Há pouco mencionaste uma coisinha sobre a qual eu gostava a te provocar. Disseste okay. que entrevistas era trabalho. Sentes que estás é. a trabalhar aqui? Esta é muito mais tranquila. Ah. Nas outras, às vezes sinto. Sinto que... Tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu digo. Epá, eu odeio quando perguntam se tenho namorado. É tipo, Fogo, isso é a coisa mais interessante sobre uma gaja que vocês têm para perguntar. Não. <risos> tipo, sinceramente. Se me perguntares num café, também vou-te dizer bem barbaridades. Percebes? Sim. Tipo, trocaria uh, Agora, uh, pronto, numa coisa em que vão mais pessoas ouvir e pessoas que gostam do meu trabalho e pessoas que, se calhar, tipo, vão tomar a minha opinião para si. Os prémios nunca significam nada, os prémios são só prémios, são super subjetivos, significam têm a importância que têm, mas eu nunca ganho nada, percebem? Mas também já aconteceu ao serem pá, não, não sinto muito esta música e eu estou-me a cagar, eu amo. Não sirve para o resto, só sirve para casar, é só o anel no dedo. <risos> Todos os concertos, tipo, penso naquela pessoa, tipo, não, ou seja, não, já não estou nada apaixonada e já passou e foi uma coisa adolescente, é está tudo bem, mas é uma tatuagem. Exato. E acordo, tipo, às 7 da manhã, porque acordei sem querer, e de repente sou invadida com o resto da letra na minha cabeça e estou, tipo, a morrer de sono, a querer dormir, e estou, tipo, ok, tu a escrever na telefone assim. Estavas a dizer que aproveitaste muito a tua adolescência, quando tinhas que aproveitar não, para jogar... Não, aproveitei muito a mala. Devia estar a jogar todos os dias. Jogar até joga o de... rol todos ah, os é. dias, <risos> até às quatro pá, da manhã. Claro, e acordar ao meio-dia, em vez de ter ido pá, trabalhar... Pá, eu, eu fiz tudo, as pessoas não têm eu fui babysitter, pus panfletos num carro, trabalhei naqueles call centers da Mel. Ai... Pronto, mas Francisco, se algum dia precisares, a gente organiza uma tortúlia para tu poderes expressar toda a tua. Um grupo de apoio. Um grupo de apoio. Oh, oh. <risos> para tu poderes falar sobre poesia dizer, à vontade. Tu, tu, tu ajudas este marmanjo a espetar a faca Sim. e depois ofereces mas se quiseres, ajuda mas Podemos ir ao Castro, queres falar sobre os problemas do Castro? <risos> <Não>. <risos> Tens tempo? Tenho. <risos> Ah, não, isto é completamente diferente assim. Ah. Tá. É. Esta, esta sala está é. muito animada. Tá, tá, tá. Há uma vez que eu uma coisa que fosse assim. N uh, podcast, não. Não. Não, é o meu primeiro, e assim, é com vocês, acordei assim para alguém especial. Ui! A... Oh. <risos> e assim, isto <risos> Atenção, Ao, é, ao é, contrário de é coloca... simpática, <risos> sabes? <exatamente, bro>. <risos> Colocaste me <risos> uma pressão adicional nisto. Como se não existisse é. nenhuma Nós estamos aqui, todos sorridentes, mas... Mas não. é verdade, temos um bom nome aqui, excelente nome. Exatamente. Não. Castro e Francisco, não é? Né? <risos> que por acaso, quando eu disse à minha mãe, quando eu costumo falar de coisas profissionais que, falo, que faço com a minha mãe, quando eu disse que tu vinhas cá, ela ficou super contente. Eu nem sabia. Okay. Isso ficou mesmo contente. E ela, ah, eu gosto muito, gosto muito. E eu, pronto. Tá bem. É, eu conquistei os velhinhos com sei lá, não que a tua mãe seja velhinha Não é, quer <risos> mas, não é, mas, mas sim, mas sim. Ou seja, mas normalmente os, os, os, os, os avós, pronto, não, se calhar não são avós, a tua mãe, os meus pais <risos> tu só achas que os teus pais têm tipo 50 60, mas se calhar não têm e se calhar o seu pai também, não é? Já <risos> Eu não sei é que idade vocês têm, eu vou-me calar só não. Uh, não gostam de música de, de putos, não é? Pronto, e eu para cá tenho um público muito, muito eclético. Enganas-te. É? Eu devo-te dizer que nas últimas duas semanas, sensivelmente, desde que me falaram que era possível que tu cá vieses, tens sido a minha companhia de treino. Ah, ei, coitada. No ginásio. Foi, a sério? Mas olha... Mas é com o EP Novo, né? não é? Com aquela musiquinha de... Não, é Baladinha o, EP, de... No, o EP Novo gosto muito. Gosto, okay. gosto muito do EP Novo, dos duetos uhum. e da tua versão... Okay. De uma música à qual eu já dancei muito, Zoe okay. Ped Bad Bad Gang, okay? <risos> gosto mesmo muito, mas não é só isso para treinar. Toda a tua não? discografia já passou. Já a ser aí, é treinar e, com o sei lá, é mesmo que tu... cortas o pulso e desistes não, depende, a meio do treino. Não, depende <risos> de como estás a ver o treino. Podes regrá-lo, mas por, é isso que eu estou é muito para pensando. sentir a música. Realmente, o teu mudo para ouvir isto tipo, sei lá, por exemplo, Sim. tem que estar mesmo o meu, não Não podes estar a puxar-me um a... ferro. Não, posso, yeah, não posso, podes. Aquele posso. yoga, estás, treinado, yeah, estás tipo, não, não, a treinar yoga... Não, não, não, não, não, não estou, estou a fazer... Para <risos> <Não> <risos> estou... É eu, não para estou... treinar, é funk brasileiro ou não é? Pronto, não mas imagina, não... eu, eu treino muitas vezes ao som ao de Ivete Sangalo, por exemplo. Mas Ivete Sangalo é uma vibe. Não, mas é, é, o, per... é o Pérola Negra, não é... Ok. okay? <risos> <risos> tu, tu treinas a ouvir a poeira? Eu treino Eu gosto mais do Pérola Negra do que poeira. Bom, mas o poeira é que é, vai para treinar. Eu tipo, sei, vais para a frente. Vezes, mas às vezes eu também ouvi Stravinsky está... a treinar. Dá para tudo. Menos que assim, ah, músicas Ah, Stravinsky a treinar, ninguém merece. Sim. Mas acontece. ele é o intelectual, até a treinar. Até, a treinar. até a treinar. E ele treina o Eu não eu sei. sei. eu não sei. Ninguém ouvisse <risos> se Stravinsky treinar. Não, não. Eu não te sei dizer uma peça. Eu não te sei dizer uma peça. Mas ponha a treinar. Porque aquilo também tem dinâmica. Não é? E podes encarar o treino dessa maneira. É Só isso. Mas isto não é sobre mim, Bárbara. Okay, ok, muito bem. Desculpa, Francisco. Sabes que eu sou uma menina muito curiosa. Mas achas que. Porquê é que achas que nós não, não gostaríamos da tua música? Porquê é que interpretaste isso? Não, não era não gostar da minha música, era não gostar da minha música para treinar, não é? É que sei lá, é isso é que eu ouvi. Eu... Mas antes disseste, pois eu encantei okay. a geração mais velha. E, não a gera... uh, e, e vocês uh, uh, não gostam uh, de música para putos? Não, acho, acho ou seja, estava a dizer que, que se calhar as pessoas mais velhas não costumam gostar de música nova feita por putos Pronto, também titular uma pita uh, Mas eu tenho um público muito eclético, tanto as crianças gostam, como adolescentes gostam Como pessoas da minha idade gostam, como o público mais velho gosta isso okay. é fixe é E há um... quanto tempo é que... É a todas É que, ou seja, já fazes música, acredito, há muitos anos, não? Sim Porque eu lembro-me que tu disseste uma entrevista trabalho de casa, o que que, que, que, que que tu menos gostavas que os teus pais fizessem era quando tiravam a guitarra, né? quando tu ficavas é. de castigo, é, você já fazes música há muitos anos. Eu já faço música há muitos anos, sim. É, mas há quanto tempo mas é boa é que... há poucos. Ao menos fazes boa já. Aqui nunca faça Mas há quanto tempo é que tu, a tipo, fama, digamos assim a fama, tipo, okay. há quanto é que tu estás a ver desta fama, né? Que, que a música te trouxe para ti? Então, a minha carreira, tipo assim, a sério Começou mais ou menos há dois anos Foi assim, um bocadinho com... Foi um bocadinho, não Foi totalmente com o The Voice uh, Abriu-me muitas portas, deu me a oportunidade De cantar uma canção minha e depois A partir daí conheci o meu manager E, e começámos logo a trabalhar E fomos lançando as nossas coisas e pronto E até e então yeah. Mas imagina, tu não achas que, que Eu li vários comentários na cela Do YouTube, que tá... okay. no, no YouTube, que disseram Que a tua maior sorte foi por tipo, ter sido, ter, ter sido mandado embora do The Voice. Eu, nunca, eu não entendi muito bem isso, mas era um dos top e Ou seja, muita gente acha, concorda okay. com essa afirmação e eu não concordei muito. Tu concordas com isso, que é tipo ter saído do The Voice... Uh, Ajudou-te? É uh, para já é tipo uma história inacreditável de início de carreira, não é? Ou seja, há muitas pessoas que vêm dos programas de talentos, mas não há nenhuma que não tenha passado sequer na primeira fase que, que tenha conseguido ter uma carreira. Portanto, sou. Um... Que aconteceu isso contigo? Não foi minha primeira sequer, fase? Nem sequer passei na, na não, prova cega. Não, não, não, viste... aconteceu isso com o não sei, se calhar, espero que sim, pronto. Acho que aconteceu é com o Mika, que disseram que ele nunca, era, que nunca na vida ia dar músico e de pronto, repente, sim. passado dois anos, tinha mas tipo o melhor mas álbum, não foi, isso que que disseram, mais disseram. não foi isso que disseram à Bárbara. A Bárbara é tipo, nem sabes cantar, filha coitadinha, foi. pronto. É sério. Ah, devias ter visto. <risos> não, não vi, não vi por acaso, agora Não disseram que não sabia cantar, mas eu de facto acho que... É assim, eu acho que há aqueles músicos que são, uhum. tipo, absolutamente inatos. Tipo, são inatos ou como intérpretes ou como compositores. E eu não sou inata em nada. Ou seja, eu, tipo, que sinto que canto muito melhor agora porque também uh, fui aprendendo a cantar, tive umas aulas e a partir é daí comecei sou é trabalhadora. Mas como é que tu, é que tu uhum. lidaste, porque imagina, deve ser muito difícil para uma pessoa que a música deve ser a tua paixão, ou uma das tuas paixões, acredito eu. Como é que tu lidaste com a rejeição, digamos assim, de pessoas que... Na tu... Naquela altura de se calhar vias como ah. que a opinião delas era super válida, percebes? É um bocadinho engraçado. O The Voice parece tipo um teste da escola, e eu sempre fui uma aluna boa e mediana, ou seja, nunca fui boa a fazer testes, nem nenhuma avaliação. Uh, mas. Uh... Nesse dia, tipo, eu não sei, eu, eu senti um bocadinho, é um bocado estranho, é um feeling, é pronto, vou parecer doidinha, estou sempre a dizer isto, mas naquele dia eu senti que a partir dali ia saber se era por ali, porque eu estudei música na faculdade, ou se era por outro caminho, de outra coisa que eu gostasse de fazer, e, e sabia que era a partir dali que eu sabia, e portanto foi importante para mim uh, ir ao The Voice para esclarecer na minha cabeça aquilo que seria a minha profissão, pronto, e depois foi tão claro que eu tipo já... Pronto, foi, precisava de, um, de uma coisa para perceber o que é que eu queria fazer. Mas de qualquer forma eu ia sempre fazer música. Tivesse jeito ou não, fosse para mim ou para, para mostrar. Yeah. Mas como está em televisão, percebes que eu estou a dizer? Está tipo, em televisão, Mas as tá? pessoas estão a ver aquilo. Um, não sei até que ponto é que isso não é mais. seria mais chato de saber lidar. É não. Eu lidei bem da bem. Eu, ah, isso é fixe, Lidei boa da bem porque lá claro, está porque eu sabia que ia saber. E se não fosse por aí, eu sabia que ia ser feliz a fazer outra coisa. Pronto, e, e ao menos tive, ia ter uma coisa concreta. E naquele dia que não passei saí super feliz, fui ao Mac celebrar com os meus pais, <risos> em <Montabrão. risos> yeah. É uma boa celebração, na casa é, eu, eu, eu, eu, eu acho que percebo o sentimento. E, olha, e agora pensando no teu percurso, tu apresentaste uma, uma música original nessa altura, né? depois foste okay. gravar as tuas e mais tarde. Para alguém que nunca tivesse... Ouvido falar de ti. Okay. Como é que tu descreverias a Bárbara Tinoco agora? Podes fazer por comparação a agora? essa altura? O percurso, teu percurso artístico. Se tivesse alguém que nunca ouviu falar de ti, tu não estás em fones. Calma. Ou seja, se eu tivesse, ou seja, se eu não fosse eu e tivesse a explicar a alguém quem era a Bárbara Tinoco, como é que eu diria? Sim. É assim? Sim. Ok. Uh, eu acho que é tipo, é uma menina, escreve canções. Escreve, escreve as canções. letras. Tudo. faz a música, Mas compõe canções tu preferes compor porque tinha, já passaste por essa dúvida e tu preferes compor ou escrever a letra, musicar ou escrever ah, eu gosto de tudo eu, eu gosto de fazer música, uhum. ou seja se me deres entre, tipo, dar ou, ou seja, só podes escolher entre fazer música para o resto da vida ou dar concertos para o resto da vida tipo, eu ia escolher fazer canções para o resto da vida okay. ou seja, há músicos que dizem, não, dar Mas... concertos para o resto da okay. vida eu sei que o meu sítio feliz é, é a criar coisas. Já tens prazer em materializar as coisas, não né? tipo, é? Ouves, ouves, coisa, ouves na tua cabeça. E é isso que é interessante. Imagina a melodia que tu fazes. Sim. Ou é, é também, tipo, tu compões sim, sim, sim, tudo sim. que tu fazes. Imagina. Tu primeiro escreves a letra ou primeiro, tipo, gravas a melodia. Como é que tu fazes isso? Ou o processo criativo, como é que vem? Epá, ou seja, todas as canções são diferentes e já fiz todas as coisas. Pronto, em tantos anos já e ter experimentado muita coisa. Mas agora acho que é tudo muito ao mesmo tempo. Ou seja, a letra e a melodia são escritas em conjunto. Algo seja primeiro uma palavra que te inspira para o resto, um sentimento, uma cena que vês, onde é que vem, onde é que o que é que inicia esse processo? Tens noção? Olha, eu sou muito sincera, eu acho que Uh, a minha primeira, primeira meia hora de qualquer processo criativo é sempre para deitar tudo o que eu fiz fora. É tipo, eu estou ali meia hora à guitarra, a escrever, pronto, ok, já passou meia horita, foi fixe, este, este warm-up. Agora vamos lá fazer uma canção. Uh, e... Ou seja, depois, uh, é assim, agora tem-me acontecido muito, uh, antes eu era uma compositora muito, todos os dias escrevia. E isso é muito fixe porque a criatividade estimula-se e tipo, é tipo um músculo, quanto mais, mais facilmente é. Ultimamente tem sido um bocadinho mais... Se calhar até é, é certo dizer de inspirações ou quando... Porque eu acho que todas as pessoas são assim, quando eu trabalho bem bem com prazos, quando me dizem que tens de fazer uma canção até este dia para entregar a fulano X. Às vezes eu tipo... Isso é horrível. É, e, ah não, para mim é, é ótimo. Ela é bom para... Sim, é Sim, mas a nível pra, criativo é, não é, é, é três horrível. três horas antes do prazo de entrega eu de facto fiz uma canção para entregar e até ali procrastinei todos os dias. <risos> uh, e, mas agora acho que estou um, um bocadinho mais de inspiração, às vezes Pronto, ou seja, as canções saem mais naturalmente, às vezes até lá está, às vezes escrevo poemas primeiro e quero musicar, outras vezes é mesmo, mas tem, tem sido um processo mais menos trabalhado e mais orgânico. E tu nunca escreveste nada, imagino que possa acontecer tipo o pessoal que escreve músicas, okay. e tu estás a escrever uma música, acabas de gravar e dizes, foda-se, isto vai bater, tenho a certeza que isto vai correr mesmo bem. E, se, e há, há outras, e se calhar pode não correr, e há outras que tu digas, Pá, não estou assim muito confiante neste trabalho e, e resulta muito bem, para o público. Imagina, eu só avanço com canções que eu tipo, tenho esse feeling no fim. Não é que vai bater, porque, mas é um feeling, tipo, esta canção é fixe. Tipo, porque depois eu pá, costumo ficar a ouvir, se me apetece ouvir aquela canção é bom sinal. As outras que eu não, que nunca vou, não faço replay mil vezes, se calhar pá, já não mostro. Mas eu nem sequer tenho prazer em trabalhar canções que eu estou tipo, com zero feeling. Tô, tipo, <risos> que é isto, bárbara? <risos> uh, ou seja normalmente eu acho que sinto isso com todas as canções que eu ac acabo por mais tarde lançar ou seja, há muitas que não mas essas eu nem sequer acabo a canção ou seja, se eu não tivesse a sentir opa, hoje não estou num dia de, de canções uh, já tentei mas <risos> vamos, vamos avançar Tu ouves muitas vezes as tuas músicas depois de as concluíres? é isso que estás a dizer? depois delas saírem, nunca tipo okay. se estiver a dar no carro de de estação uh, okay. no Spotify nunca ouvi as minhas <risos> músicas nunca... já tem enjoada. Yeah, mas quando estou a trabalhá-las Ou seja, tu quando estás a fazer uma coisa Principalmente a cantar Tu não te ouves uhum. E então é importante depois de tu fazeres uma coisa E ouvir como é que soa e o que é que é preciso ser corrigido Ok, esta métrica aqui uma não demo. funciona tu, tu gravas demos e vais tipo, ouvindo Para o telefone, guitarra e voz okay, E vou okay. ouvindo em repeat, mas é muito fraquinho, Não sei como okay. é que eu consigo ouvir aquilo em repeat <risos> Uh, até me cansar e pronto. E normalmente fiquei com o feeling de e fico tipo, uau, wow, eu gosto mesmo desta canção, uh, acabo por gravá-la. Mas depois de sair, nunca mais quero ouvir <risos> aquilo na vida. Yeah, porque imagina, mas tu tens tipo alguma pessoa, ou algumas pessoas que tu gravas uma coisa e, e aquela opinião daquela pessoa é importante para ti, de género. Se ela gostar, estou yeah. fixe. Se aquela pessoa não gostar, tipo, vai, okay, isto vai para a gaveta. Uhum. Estou a resquema é isto. Uh... <risos> É assim, pronto, eu sou bué, uh, não sei se é teimosa, mas eu sou, ou seja, eu tenho essas pessoas e tipo o meu manager é, e o meu amigo Ricardo são duas pessoas que são as primeiras pessoas a ouvir as minhas canções, normalmente, e eu mostro e a opinião deles, tipo, ou seja, temos os mesmos instintos em relação às mesmas coisas, ou seja, quando eles me dizem uma coisa, normalmente eu, eu ouço e às vezes eles até dizem, olha, esta canção ainda não tem bem o refrão e aquilo, ok, também estou a sentir isso, vou experimentar mais coisas, ou... Mas também já aconteceu ser serem, pá, não, não sinto muito esta música e eu estou-me a cagar, eu amo. Okay. <risos> e tipo, <risos> caguei na tua opinião. Tá tu tu tinhas essa confiança que ela tem, por exemplo? Claro que não. Claro que não, imagina, claro toda a gente a dizer, ó não. não, e tu, caguei. Rock in Rio com esta, abre Não, brisa, não. não. <risos> não opa, é, Imagina, mais. se calhar não há de ser só o single, mas para o álbum, se eu amar, tipo... Vai lá. Sim. E, e há, há pouco mencionaste-me que... Tinhas letras, demoravas um ano a escrever. Ok. okay? Não, não são bem letras. Às vezes, por exemplo, no meu último EP, eu tenho uma canção chamada Advogado, que eu escrevi os versos muito rápido e o pré muito rápido. Tipo, sentei-me à guitarra, aquela maiorita foi de vela. Sim. E, e depois escrevi tudo muito rápido. Saiu-me de os dois versos. E, e não tinha refrão. A música teve vários refrões e eu sempre senti, pá, esta música não, pá, ainda não tem um refrão fixe. Pá, e andei seis meses a trabalhar uh, naquilo e a dar naquilo e sentava-me bué da vez à guitarra para acabar a canção e nunca conseguia. Mas queria bué acabar, gostava bué dos versos e achava que aquilo merecia um ganda refrão. pronto E depois eventualmente um dia estava toca... sentei-me a tocar, meia horita, foi para o lixo e depois foi tipo pá, lembrei-me daquele anúncio que eu não sei se vocês se lembram dos do cereais que, que ele dizia se eu te der uma vaca tiras o leite não, há bocado <risos> falar <-me> não de... <risos> Pronto, e havia uma parte do, do desse desse anúncio que dizia não me olhes assim que não penso estudar <risos> flex incrível e eu Exatamente. e eu tipo foi tipo eu sempre achei que isso era tipo uma dica de flerte incrível tipo que era uma coisa que eu se quisesse utilizar era essa e então pá cantei e fui tipo ok agora sim temos uma canção que tu que, tu, que eu vi no teu Instagram tu tens os fãs com um flirt mais fofo, porque tu partilhaste uma coisa no dia nos Sim. namorados, eu fiquei fofo, fofinhos mesmo. Sim, <risos> Normalmente Sim é tens, Mas também acredito é que tenhas outro tipo de... Nenhum. Eu é assim, eu fico um bocadinho chateada, confesso, porque, pá, uma nude. Uma pessoa pedia uma, não é? Tipo, não sirve para o resto, só sirve para casar, é só o anel no dedo. Não, mas a pessoa fica assim um bocado, tipo, ok. Pá, é que estás a ver? É que eu vejo as outras influencers, não é? Eu não sou influencer, mas eu vejo as outras é tipo Uau, wow, sexy, ganda bomba Eu digo, uau, wow, eu sou tipo The wife E há 200, 200 que querias, só ser. Queria... Um pronto. bocadinho, só um bocadinho E há um, uau, wow, estás gata Pronto, chegava isso, eu ficava feliz Uma nude, pronto, e Por depois isso, avançávamos e Obviamente isso é da creepy Ninguém oh, manda não, me dizer a é. ninguém, tão mas... <risos> uh, mas pronto, podia não ser Só casa comigo uh... Pois é Opa. Mas eu, por acaso, achei... achei... Mas sabes? Ah, yeah, mas são fofos. São fofos. São é Tem tipo... essa fofura. Há um respeito, não é? Há um respeito associado a, a, à tua a ser um pedido até. de casamento, não é? E à tua pessoa, até. É é, é, é verdade. Tu tens essa fofura, mas também tens o um oposto. Tenho. Uma certa acidez. <risos> Coitado do rapaz que levou com outras línguas. <risos> Coitadinho, pois. É? Uh, se calhar é chato para ele. Mas sabes que eu costumo pensar, acho que penso muitas vezes nisso uh, e até tenho dito nos concertos que há algumas músicas, principalmente sei lá que eu sempre que canto imagino a pessoa para que escrevi uh, no público Tipo, há uma cadeira, não, pronto, não costuma... Okay. Agora há muitas vazias, não é? Portanto, olho para uma vazia, mas se não houver, olho pronto, para uma qualquer e costumo sempre imaginar e penso muitas vezes Fogo, esta pessoa vai viver para sempre porque tipo, vive dentro desta canção e esta, esta pessoa vai viver para sempre e irrita-me um bocado, porque não me apetecia lembrar daquela pessoa para o resto da minha vida pois é, mas, mas sim todos os concertos, tipo, penso naquela pessoa, tipo, não, ou seja não, já não estou nada apaixonada e já passou e foi uma coisa adolescente é uma e está tudo bem mas é uma tatuagem, oh, para mim é Deus. uma tatuagem é, é, é, é, tatuar, é o nome não. da minha ex daqui ficou e tipo, já não gosto dela mas sempre que eu vou ver, isso por a é lá uma can... é a tua canção mais. Sim, foi ouvida, a canção né? que eu escrevi mais rápida da minha vida. Foi meia hora, meia hora depois Estavas da meia -me hora. Sim, sim, sim. Foi uma canção que eu escrevi então... muito rápido, tinha muitas coisas para dizer e escrevi tudo e nunca mais toquei na canção, gravei-a só e... e pronto. Portanto, tenho, tenho então, uma tatuagem, é uma não tenho inspiração. Mas, mas é, mas é a inspiração direta é das tuas emoções foi, e de... foi. para com determinada pessoa. Sim. Outras línguas também. Os teus, digamos assim. Os... Outras línguas já não é bem uma pessoa, já é tipo, é uma. Uma mescla? Yeah, é, é, é tipo, é para todas, serve okay, para okay. todas, para os futuros também. Ok, ok, ok. <risos> Era, e o advogado, por exemplo, eu lembrei-me disto a partir do advogado. Ok. Como é que, como é que o que eu te perguntei okay. é, até que ponto é que a realidade inspira aquele imaginário que tu crias? Oh, pá, eu essa sincera é, inspira bastante. Não quer dizer que eu não sou tipo Taylor Swift, ou seja, uhum. também consigo inventar muitas coisas uhum. e não é tipo, pá, não é os, a vida dos meus namorados não está expressa nas minhas canções. Mas, ou seja, gosto de escrever sobre outras coisas e, e tento e, ou seja, e há canções que não são sobre ninguém nem sobre nada são. Mas, oh, pá, sou eu sempre a escrever isso é a minha personalidade que está nas canções e, e as minhas opiniões e mas, mas nem sempre é sobre alguém e eu acho isso fixe. Pá. Deixa-me fazer assim um comentário lateral. Vês que alguém já tem muito mídia hum. quando soube responder à minha pergunta seguinte. Responder. <risos> qual era, galera? Eu ia perguntar e pedir desculpa se fosse ofensivo pela Taylor Swift. Yes. Ah, e tu mencionaste exatamente na resposta ou seja, eu é que mas eu sou demasiado mas eu sou bué fã, tipo, Sim. eu tipo, sou muito fã e por acaso não considero uma das minhas maiores influências, tipo, Miguel Araújo a Susan Vega, o Mark Knopfler e John Mayer são muito mais mas só, pá, pá foi tipo, mas ele ofereceu-te um vinil de My Chemical Romance pá, My Chemical Romance é. foi um disco que eu ouvi na faculdade já ouvi Bué Crescida e tipo eu ouvi durante, pá, e um mês só ouvi esse disco Tipo, eu ouço música principalmente em transportes e a ir para sítios. É como eu gosto de ouvir música, não ouço muito música em casa. Todos os dias eu saía, voltava da faculdade a ouvir aquele disco durante um mês. Tipo, é um dos meus discos preferidos. Tipo, consigo ouvir do início ao fim. E aí, tipo, as músicas que tu ouvias na tua adolescência... Por acaso, foi o meu road manager que me ofereceu, ofereceu o meu primeiro vinil, Tiago Torres, só para ficar aqui registado. <risos> um, um grande homem. Um grande, um grande homem, homem. ofereceu Exatamente. o meu primeiro vinil. Sim, mas imagina, as músicas que tu ouvias na tua adolescência, porque eu... Ou seja, as músicas que eu ouço agora, consumo agora, vêm muito daquilo que eu também ouvia na minha adolescência, percebes? Ou seja, tipo, okay. ouvia muito metal, o hip-hop que eu ouço, vem... é muito... Ou seja, é mais pesado com a hip-hop tradicional. mas seja, continuas a ouvir a mesma coisa que mas, na adolescência mas, mas é mais tipo progrediu. Sim, okay. exato. Ou seja, a música que tu ouvias na adolescência vem muito ao encontro daquilo que tu fazes agora. Opa, mais ou menos. É que eu tipo na adolescência Eu vi o meu primeiro concerto na vida foi Iron Maiden. Uh, eu. É que eu estava a esperar que ela dissesse. <risos> eu estava <risos> a esperar que ela dissesse tipo pantera e Iron Maiden. Yeah, é, gosto de de pantera, metalica. <risos> tipo, havia Boé, essas cenas, andava de preto com correntes, as pessoas perguntavam se eu ia para um funeral, todas essas cenas. Estás que... a, a, a falar sério? Estás a tipo assim. Estou a falar sério. Eu sei que sou um bocado irónica às vezes. <risos> Não, eu era tipo tive... pronto tive essa fase. Foi uma fase, mas eu sou tipo completamente uma menina do pop. Eu, hoje em dia só isso. Pronto, eu costumo dizer a brincar que sou essas 100 pessoas mais ouvidas de Spotify, que não é exatamente verdade, obviamente, mas eu sou muito de ouvir tudo aquilo que sai novo, quero ouvir, tipo, tudo o que é feito no pop, quero ouvir, sei, tipo, quem é que... Se me fizerem perguntas, talvez houvesse um quiz, tipo, quem quer ser milionário do pop? Hum. <risos> eu ganhava-os! <risos> e tu no pop? Uh, o, que é que, o que é que te cativa mais? É a letra? Okay. É simplesmente rítmico? São, são, são as emoções, sentes que são... Internalizadas da mesma maneira que isto, do que tu as queres internalizar na música que ouves. Okay. O que é que te atrai? É isso que eu quero perguntar. Opa, sei lá, eu gosto muito de. Imagina, eu acho que uma boa letra é tipo uma letra que pode ter um sentido muito maior do que aquilo que diz, mas toda a gente consegue compreender. Ou seja. Eu não, eu não gosto de poesia muito complexa, tipo, a minha poetisa profunda é a Dilia Lopes, que é muito direta, muito... Eu gosto de coisas muito diretas, tipo, que toda a gente consegue perceber, mesmo que tenham uma coisa muito complexa por trás do que se está a dizer e que seja, tipo... Mas que toda a gente consiga compreender, e o pop toda a gente consegue compreender, que toda a gente consegue relacionar. pai para além disso, epá, tenho um prazer incrível ao ouvir aquilo e, tipo, amo tipo como estão sempre a inovar nas produções e como se fazem coisas... Diferentes e muito boas, e sobre todas, tipo, apesar de toda a gente dizer muito que o pop é tudo igual, o pop é todo diferente. Tipo, cada artista faz a sua cena e os grandes são todos diferentes. Uh, e portanto, é, é, ou seja, uns falam mais de umas coisas, outros falam mais de outras. Eu também amo hip hop uh, e o hip hop também pode ser pop. Ou seja, eu normalmente gosto de todos os estilos, tem ser Não, eu gosto de tipo, hip hop, pop pop pop, tipo, pode ser rock, mas tem de ser rock pop, tipo, ou seja, eu gosto de cenas catchy okay. também, tipo, na música gosto de cenas... Mas nas... se tu reparares bem, tu tens todas as vertentes musicais, é. se tu tiveres só a ouvir aquilo, vais encontrar n artistas semelhantes, que, a nível uh, fonético, e a sonora, yeah, sonora é. é exatamente a mesma coisa, não é a mesma coisa, sim. mas são muito parecidos, sim. ou seja, sim, não sim. é só o pop, tens imensa coisa que é sim, igual. Sim, tens imensa coisa, sim, sim. Yeah. E no hip-pop, que é mais na nossa área de especialidade mas eu sou esse hip-hop tu, sou diz, tipo a exceção da regra ah, eu amo, Wet Bad Gang, Plutano, Plutónio, Dillus uh, quem é que eu gosto mais, tipo o Largo pá, estes três são tipo os dos meus preferidos mas eu estou-me a esquecer de algum, tipo é importante não, yeah. é não, não estou, Não, não, não estás, não tos <risos> é? é muito... aliás, depois fizeste, fizeste aquela versão do Wet Bad Gang Fiz, por acaso fiz. E gostei imenso, gostei imenso do, do arranjo. Obrigada, tipo, foi uma versão assim um bocado à toa, faltava-nos... Quando eu comecei ainda não tinha um repertório tão vasto, não é que agora tenha 30 canções, mas pronto, já tenho 20. <risos> uh, e, e, não, e eu e o meu guitarrista sentámos a fazer aquela versão e eu adorei e percebi até que amo cantar hip hop e acho que é uma cena que até gostava de fazer um dia, tipo um EP uhum. ou um álbum, tipo, for fun. <risos> não, porque tu escreves muito bem. Tipo, acho que foi... Uma... Ou seja, eu ou, nestes, últimos, nestes últimos dias estive a ouvir mais, né? porque sempre uhum. quis estar aqui, e uma coisa que me saltou mais à vista é a mesma forma como tu descreves. Tipo, descreves a nível lírico, para mim, escreves mesmo muito bem. Ou seja, tu podias é. perfeitamente. Porque se eu estivesse a ler a letra, tipo num papel, uhum. é, iria-me trazer emoções que muitos artistas, que até no hip hop, não, que escrevem bem, não, não era assim tão simples. Tu é, escreves muito simples e. E pá, é íntimo neste caso, tipo, sei lá, tem coisas muito íntimas, eu achei. Obrigada. Lá, lá está a tatuagem do sei <risos> lá. Sim, sei lá é a tatuagem, <risos> sim. Sim. Exato. Uh, sim, eu sou. É pá, eu sou muito. Tipo, quem está a ler as minhas canções está a ler o meu diário, é verdade. Uh, não, eu não sou, sou muito transparente nas minhas canções e acho que isso é fixe, ou seja. O uh, antes de dizer é que sim, por exemplo, é todo inventado, mas na mesma era a minha cabeça quando eu tinha 16 anos, era a história de amor ideal na minha cabeça, não é? Pronto, que é ridículo ser aquela, mas... <risos> e como é que era a história <risos> de amor ideal? Uh, pronto, não sei, era... Uma... <risos> não sei. Uh, vamos avançar, avançando. Uh... <risos> Ou seja, pronto, sou sempre muito eu. Uh, eu gosto muito de usar a ironia como recurso expressivo, tipo, que acho que é uma característica da minha escrita e é o recurso expressivo preferido e acho que consigo pôr isso nas canções, que não é fácil às vezes. Uh... E pronto, é isso, eu sou divertida, gosto de canções divertidas, gosto tipo que não seja, ou seja, também gosto de ser, ser sérias e tristes e deprimente. Quando eu vou ao deprimente e triste, é mesmo vou ao fundo. <risos> de resto, gosto de ser divertidas. Acompanham os teus ciclos, aquilo que ouves, se estás no fundo, se estás em cima, se estás em baixo? E, pá, por acaso não, eu é tipo mais, lá está, porque eu ouço muito a última coisa que saiu. Ok. Ou seja, a minha playlist vai mudando, tipo, músicas que saíram esta semana. Yeah. Ok, já me fartei destas músicas que saíram na outra. <risos> e tu não consegues estar tipo, mal? Imagina, eu estou por isso que estás a dizer: que é tipo, quando estás mal, tu, vais quer, tu queres mesmo estar mal, não é? No sentido em que vais ouvir músicas que te proporcionem tipo, esse estado de espírito. Ah, opa, sim, isso é, opa, por acaso, músicas assim mais... Sim, pronto, obviamente, sim, aquela. Pronto, mas eu também, eu detesto sentir-me triste. Não sei se vocês são assim. Eu fujo desse sentimento, tipo, o mais que eu conseguir. Um abraço. É tipo, eu é logo... quero-me logo distrair para não sentir nada. Eu é. prefiro sempre sentir-me bem. E, portanto, é um sentimento que eu fujo muito, mas quando, quando quero escrever sobre isso, tipo, sinto que vou mesmo ao fundo e que sou muito honesta comigo, até que isso é o mais importante, acho que enquanto compositora, mas uh, vou mesmo ao fundo. Mas, de resto, se reparares, tenho mais músicas felizes do que tristes. Tu quando, tu quando escreves uma, ou seja, quando estás nesse estado de espírito, ou mesmo feliz, estás a ver, e quando tu dás tudo numa letra ou numa música, tu no, uhum. tipo, no final do processo não te sentes tipo, exausta a nível criativo? Tipo, fiquei tipo dei tudo aqui neste momento, agora preciso de. Ou seja, se for uma canção, não, mas por exemplo no EP, agora estou um bocado a sentir tipo, ok, estou a precisar de um bocadinho de espaço antes de começar uma cena nova, porque ok, fiz isto, tem esta sonoridade, tem este tipo de letras, uh, uh, pronto, também, ok, agora ando a sentir isto, sobre o que é que eu quero pôr isto numa canção, mas ainda não percebi muito bem o que é que eu quero escrever, pronto, ou seja, agora estou assim a dar, este mês estou a dar assim uma pausa depois de ter lançado. Uh, já tentei escrever canções mas não estavam a ficar fixes, então pronto, se calhar estou a precisar de uma pausa mas, mas a escrever canções não ou seja, tem a te dar tipo é um feeling, eu não sei muito bem explicar mas acho que todas as pessoas que são criativas independentemente da área sentem isso que é tipo, quando estás a sentir aquilo não dá para ignorar, ou seja, às vezes eu acordo e tipo, sou invadida tipo comecei a trabalhar uma canção ontem e não acabei a letra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 O que eu estava a pensar? <risos> eu devia ter só a vida é só continuar a mim. Isso aconteceu de recentemente. Aconteceu-me, acontece-me várias vezes até. Pai, é, eu não gosto nada quando isso me acontece. Eu sei que é tipo fixe, mas ao mesmo tempo eu fico bem é frustrada porque é tipo, não é esta hora a cabeça. É, pois é, pois é. Mas é diferente, é tipo, ela tá estás com uma música, não né? tem que resultar aquilo que ela está aí. Sim, tá a escrever. mas isso também funciona com ideias e com tudo. É. Pá, e também tem boas ideias no banho, não sei se vocês também. Ideias no banho? Tipo, ah. yeah, ideias de cenas e acabar letras e não sei o quê. Hum. Tipo, é um sítio que eu acho criativo. Não? consigo. Pô. Eu não consigo estar a fazer uma cena que... Isto, isto é uma coisa que é um problema meu, que eu tenho. Eu não consigo estar a fazer uma coisa, uma coisa paro, para fazer outra, para voltar àquilo onde... que eu estava a fazer antes. Estás a perceber? Ok. Eu tenho que, estar, eu tenho que pegar numa, numa coisa e acabar. Um, senão eu perco-me completamente. Não sou muito focado a nível okay. criativo. Percebes? Sou criativo, ah, mas não sou focado. Pois, eu, eu quando estou assim mais... Mas, tipo, ok, fiquei presa numa cena, mas quero acabar. Eu digo, okay, vou tomar banho, vou relaxar, depois volto. E funciona. Tipo, no banho, acaba por acabar. Não sei se tomei banho. Yeah. <risos> mas, não, sei se tomei banho, mas, mas de facto acabei aquilo que queria. Tu, então, tu, nesses momentos, ficas com um foco singular naquilo que estás a fazer? Tens mesmo que tirar aquele sentimento, aquela ideia de ti? É assim, por exemplo, olha, no Estrelas, tipo, foi um dia que eu, eu tinha escrito um poema. E queria muito musicar, estava com muita vontade, e cheguei um dia à casa e tipo, na minha casa estava, toda a gente estava na minha casa. Tipo, eu não tinha um, um quarto livre, estava um lá em cima, o outro no outro quarto, no meu quarto estava alguém, na cozinha estava alguém, íamos todos jantar, e eu tipo, olha, malta, é assim que é quem vocês, fomos-me sentar um bocadinho na casa do banho a escrever uma música, escrevi a música e fui jantar. E, e pronto, e saiu me assim, tipo, toda. Ou seja, já tinha muita letra e depois concluí ali e até fiquei na casa de banho a escrever. Foi o sítio mais estranho onde já escrevi sentada. E sais, quando vês uma série e o personagem principal da série, se fosse uma pessoa mais inspirada, tem aqueles momentos, eureka, em que está a ler um papel e tem mesmo que ir concretizar este descobriu descobriu descobri o assassino. Descobri, descobri o assassino. Sabes essa cena? Em que saís, tu tens desses momentos e estás a almoçar. Eu estou a dizer isso porque isto acontece em pequenas sei, escadas. É a estou dizer, a almoçar okay. e tenho que sair. Desculpem, mas eu tenho mesmo que ir fazer isto. Tenho mesmo que escrever este texto. Tenho opa. mesmo que apontar esta ideia. Opa, sim, eu não acontece muito, mas sim, opa, principalmente. Yeah, agora estou a pensar sempre que eu vou à casa do banho e acontece alguma coisa. Porque acontece estar tipo, tá num jantar, vou à casa do banho e de repente tipo, apetece-me escrever e gravo uma demozinha de uma música que estou a pensar no momento e depois volto. Depois penso, tipo, ok. E yeah, no fundo, Casa do Banho é um sítio inspirador para mim. Tu tens algum sítio <risos> assim que Não, não tens? acho que preciso de variedade, não, preciso, não ah. posso estar no mesmo sítio muito tempo. Posso estar no, numa divisão noutra, sair de casa. Depende. Yeah. Tá. E a, a barba, diz a rotina tipo, ajuda-te. Ai, sim. Tipo, eu sou, eu sou, tipo... Não, atenção, porque eu também acho que ajuda, bem. Eu sou é pouco jovem. Eu gosto, tipo, eu gosto de me deitar cedo, gosto... não é cedo muito cedo, mas assim uma, duas máximo. Gosto muito às <risos> cedo Às 7 da manhã. Não, mas tipo, depois curto de levantar às nove e meia, fazer cenas, gosto, gosto, yeah. gosto, gosto de escrever canções de manhã, escrevo muito melhor do que à tarde. Tipo, duas da tarde, para mim, eu não sei como é que alguém trabalha às duas da tarde. Vocês não yes. têm boa é de eu, eu tenho esse problema, assim, eu, a partir das sete, eu não sei como é que ninguém trabalha até às sete, a partir das sete é que se a trabalhar para mim. é para mim também. é Nosso tipo ele é das 7 da noite. Ou a seja, tarde. trabalho criativo. <risos> Sim, mas é tipo, trabalho criativo para mim, de feito das duas às seis e meia, é tipo, é horrível. Ah, okay, tipo, okay. eu demoro o triplo do tempo para alcançar uma coisa que de manhã ou à tarde ou à noite faço melhor. É verdade. É tipo, aqui... não dá, essa é... é. Ou seja, só é dá para fazer coisas mais práticas. Sim. É uma espanhola que de tarde é sexta. Exato. <risos> eu, eu seria uma incrível Sim. espanhola. <risos> Nisso, os espanhóis estão um bocado mais civilizados do que nós, creio eu. Devíamos é instituir verdade. a siesta É verdade, devíamos instituir. Eu... Se alguém fizer uma petição, eu assino e é, Imagina, posto nos meus stories. Uma para nós. Mas por Caralho acaso... até faço um post. <risos> fazer uma petição. Isso é uma petição. Mas por acaso é engraçado porque... Eu acho que toda a gente que eu falei, que cria coisas, estás a ver, odeia fazer cenas depois de almoçar ou jantar. Uhum. tipo Aquela parte em que tu estás... E de tarde, eu por acaso não conheço ninguém que, que, que faça coisas durante Ou seja, se tiver que fazer mesmo para Não, isso trabalho... é bem engraçado, eu tipo, depois de jantar já não. Eu prefiro jantar mais tarde e tipo, ficar ali mas depois de jantar já acabou para mim também, Não. ou seja, opá, mais ou menos, depende, mas sim, mas normalmente Sim, normalmente, e há... obviamente. E o que é que tu fazes para desligar? Para jantar, imagino que desligues o teu cérebro. Para desligar? -me? Sim. Passa lá, curto ver uma série, curto jogar jogos, curto um, ler um livro, curto... Esses jogos. <risos> já sabias que eu ia buscar isto, falávamos sobre Game Boys que estão aqui uh... atrás. Pá, eu, eu jogo muito, tipo, fui uma adolescente boé ficha tipo, fui uma gaja boé fixe <risos> tipo, tipo, não, não sei como é que tinha namorados até hoje uh, porque, pá, tipo joguei todos os jogos, joguei Magic the Gathering jogo jogos tabuleiro tinha, agora, tinha Game Boys, agora tenho uma Switch uh, pronto, perco algum Sim. tempo com isso, dinheiro também <risos> <risos> e é uma coisa que eu curto é descontraído ah é pá, sim, eu amo jogar jogos de tabuleiro, mas tem de ser tipo, com pessoas que também tipo, saibam jogar, percebes? Porque tem de ser, me... eu gosto de competição mesmo, ou seja, estamos ah. ali, não é só um jogo. Então tu é... jogas, por exemplo, quando jogas na Switch, jogas online? Por acaso não, jogos jogo de, de, de computador e assim eu, eu ah. gosto de cenas mais oh. de história, ou oh, também joguei boa League of Legends, e yeah, eu não sei como é que tinha namorado, eu juro que... <risos> <Gente, laughs> tinha aparelho, tinha aparelho e, e jogava <ografos> estes jogos e, e pronto aqui duas almas que se iluminaram quando falaste de League of Legends. Yeah, pronto. Epa, Mas... As noites que eu passei a jogar League of Legends. Uh, Podias estar tava... a fazer outras coisas que eu também penso assim. Produtivas. Eu por acaso não tenho muito essa cena porque epá, foi bué bom na altura. Era bué fixe. tipo Até acho que aproveitei mal a minha juventude. Porque eu sempre fui uma miúda que quis bué trabalhar e fazer estágios e merdas. E agora... Ai. Não posso ser merda, Tás à não. vontade. Eu estou aqui com uma dificuldade em falar, porque eu ainda é. ninguém disse eu <risos> a, <risos> <e eu tô risos> mesmo, mais que lindo. <risos> <da> eu estou <tô risos> mesmo a controlar a minha Esquece, linguagem. Mas ainda bem que te sentes à vontade <risos> para eu, isso. <risos> yeah, ou seja, tipo, eu já nem sei, perdi-me com merdas. Tipo... <risos> então foda-se o que eu estava a pensar. É... Não, o que eu estava a dizer é, eu estou a pessoa que estás a dizer. Mas imagina, estavas a dizer que aproveitaste muito a tua adolescência quando tinhas que aproveitar não, eu para jogar... Não, aproveitei bem a de mala, devia, devia estar a jogar todos os dias. Até jogar ir a mala ah, todos ah, os é. dias até às quatro pá, da manhã. Claro, e acordar ao meio-dia, em vez de ter ido para trabalhar... pai eu, eu fiz tudo, as pessoas não têm noção. Eu fui babysitter, pus panfletos num carro, trabalhei naqueles call centers da Mel. Uh, eu também já... E olha, fiz um estágio profissional mel, de um mês, a trabalhar numa agência de artistas, trabalhei num bar durante dois anos a tocar... Mas tu tipo... não conseguias estar parada? Ou sei isso que lá, estás a eu ia tipo. Gostava de ir para as de LOL. Não sei. <risos> não sei, de pronto, era tipo uma miúda meio assim. Agora tipo agora olho para trás e penso: fogo, passaste um mês das tuas férias de verão em miúda a, a, a tipo fazer nada, a fazer um estágio numa cena de uma agência de artistas. Boé, má. Coitadinhos, agora ouvem isto e odeiam, mas não faz mal. Uh, então, ser e em vez de estado as noites todas a curtir, jogar a LOL e sair com os teus amigos no dia a seguir numa loja de cartas. Pronto, é assim. E agora não tenho tempo para jogar Magic, percebem? Yeah, mas... Agora é um drama. Mas agora é um drama, agora é um drama porque tens tipo, outras responsabilidades que não tinhas na sim, altura, sim, percebes? Sim. E até tens outra metes, ou seja, metes também mais responsabilidade em ti, acredito. Sim. Mas há, e, mas há uma coisa que se por acaso passa comigo, não sei se passa contigo, um, que é e eu, se sai um jogo novo, por exemplo, que eu gosto muito de jogar, ou, ou ver séries. Às vezes, pá, séries, tipo, em dois dias. E eu tenho, eu tenho o problema de ver séries novas para não me desleixar, percebes? Porque eu desleixo-me completamente. Não sei se acontece contigo isso. Tipo, se, se, se encontras uma cena nova que tu gostas, focas-te ali muito, e numa semana e vais desleixando no resto. Imagina. Apá, eu também me dá um bocado de liberdade. Porque é tipo, eu sei que se eu estou a ver aquela série naqueles dois dias, Ok, agora todos dois dias sem fazer nada, e se calhar daqui a semana não tenho um dia de folga. Por isso acho que há uma culpa. Ou seja, eu por acaso sinto bem isso. Quando estou tipo, sem fazer nada, sinto um bocado de culpa de estar sem fazer nada. Porque, obviamente, há sempre coisas para fazer. Não vou dizer sem fazer nada, mas pá, mas quando estás mais relaxado, tipo quando estás com um bocadinho menos de trabalho, e depois chega a próxima semana e tipo, não respiras e ficas tipo, é que eu não aproveitei melhor? É que não eu devia ter, um ter visto de aquela série toda. Não yeah ou seja, tento dar-me um bocadinho de liberdade apetece-me oh, ver esta série, porque é que não haveria de ver esta série tipo, a vida também não é, não é só trabalho obviamente é, pareceu aqui um confronto quase de maneiras de ver o trabalho sim, so, sim, não, não agora eu eu de... de... se sentes que te desleixas depois não consegues compensar e tu pelo que falas, compensas, Bárbara não, compensa sim compensas e tipo, imagina uh, o trabalho criativo eu nem vejo como trabalho é tipo é um hobby, ainda bem que é, porque enquanto foi de trabalho eu não conseguia escrever. E tudo o resto que implica ser artista, que é tipo dar concertos, ensaiar, dar entrevistas, uh, todas as coisas que implicam ser artista, fazer pá, aquelas coisas que vais fazendo, parcerias e não sei o quê, uh, isso é trabalho, pronto. E, e isso é muito mais, tipo é, de, há muito mais do meu tempo nisso do que em trabalho criativo. E isso é fixe, por isso Compor continua a ser um hobby okay. para mim. E é, eu acho que é por isso que continua a conseguir compor, se não era tipo... Tu não tens aquele medo que é, daqui a 10 anos eu posso estar completamente escutada disto? Ou, de, ou do processo ou seja, de criar as coisas porque já estás... que tens 30 músicas já. Não foi? Tem 30 músicas? Tipo, em média, 30, 30 músicas. 30 músicas. <risos> tipo, és novinha. Daqui okay. é, é, com esse ritmo né, de trabalho, tu tens... Daqui a 10 anos podes ter tipo... Um, uma discografia tipo a Carreira, não é? Okay. Com 50 álbuns, mais 20, mais 20 álbuns, mais 20 estás a ver? Tipo, até okay. que ponto é que tu não, também não pensas que te pode escutar, a nível criativo? É assim, eu espero que não, uh, obviamente, ou seja, espero que a minha criatividade dure bastante tempo, mas tenho uma noção que é tipo, uh, os meus compositores preferidos de sempre, da história, houve um dia que acabaram uh, tipo, e que disseram, e que lançaram um álbum mau e que se calhar não deviam ter lançado aquele álbum. E nós, o público agradecia, ficava só mítico. <risos> não, estou a brincar. É. Mas mas, ou seja, eu sei que este trabalho é tipo um trabalho que tem tipo para já um prazo de validade e isto de ser artista tem um prazo de validade de certeza, ser criativo não tem um prazo de validade, mas também com a idade se calhar ficas um bocadinho menos ou tens menos paciência ou dás menos valor alguma coisa acontece isso é, isso é o que eu sinto pronto. ou seja, quero aproveitar o máximo de tempo que eu puder fazer este trabalho de ser artista para poder fazer todas as coisas que eu gostava e eu tenho muitas coisas que eu quero fazer Fora da caixa, que, ou, ou se calhar são dentro da caixa, mas são fora da caixa. Uh, ou seja, há muitas coisas que eu ainda quero fazer e estou bem focada em fazer isso enquanto me deixarem fazer música, enquanto as pessoas gostarem de ouvir a minha música. E quando acabar, acho que vou tendo encontrar outra coisa que me faça feliz e espero ser criativa para sempre. Mas tu não achas que... Obviamente estamos a falar de um... Ou seja, tu obviamente, estás num nível, estás a perceber, que em Portugal pouca gente está em nível... Músicos pouco estão, ou seja, tens esse privilégio que atenção, é merecido, tens é uhum. esse privilégio sim, sim. E, um, e, e saber reconhecer esse privilégio acho que é importante para respeitar as artes que fazes claro, que eu sim, a dizer? Sim, sim. mas até que ponto é que se tu não estás a fazer dinheiro com a tua arte agora tipo, vamos esquecer a música, vamos okay. passar a arte no geral uhum. tipo, tu, tu és artista até tu deixaste de querer ser artista não são tipo as pessoas que te vão um, dizer, ah, ela já não faz música ou ele já não é tipo ele já não faz, já, já não é fotógrafo estás a perceber, és tu que te dizes que és artista ou não, não? Uh... Ou, é viver da... ou é viver da arte? Imagina, eu quando digo que tem um prazo de validade é tipo, eventualmente se calhar vão menos pessoas aos meus concertos ou deixo de ter uma carreira tão ativa ou pá, sei lá eu acho que é uma coisa que acontece espontânea e naturalmente com todas as carreiras artísticas de música tipo, tu também tens um som muito específico e ou te sabes reinventar e eu não acho nada justo que os artistas tenham de saber reinventar porque isso não é tipo inventaste, criaste uma coisa nova, fizeste Tranquilo, agora tu inventou outra. Não é justo, não é? Tens um som teu, trabalhaste para isso, tipo, fizeste essa Incríveis, vais ser incrível para sempre, vais viver para sempre nas tuas canções, mas, opa, eventualmente, se calhar, pronto, procuras outras coisas, e eu vejo isso, tipo, olha, por exemplo, o Mark Knopfler, tipo, eu amo, e pronto, ele já está velhinho, já deixou de fazer tours, Pá, já não é cena dele, fez um álbum em crescido, que eu, que eu adoro na mesma, e, e pronto, continua a ser fixe, mas, ok, agora estou... Tô... Lá, e e faz John Mayer? Também mencionaste o John Mayer há pouco. Pronto, o John Mayer foi das poucas pessoas tipo, fogo! Ela é incrível a reinventar-se é um músico com uma carreira muito longa e fez imensas coisas diferentes. E... Mas é continuas a sentido. gostar do John Mayer fogo, da mesma forma. Ah, eu adoro, sim, tipo, e, mas e, eu sou e, fã e doida. E, dele. Quando, e, quando, e, e se algum dia sentires o John Mayer em declínio, como é que vais reagir a isso enquanto fã? Pronto, lá está, eu sou uma, eu sou uma boa fã. Que é tipo, ok, este álbum não é tão bom, mas eu vou a ver na mesma. <risos> <risos> não, eu, eu, acho que, eu acho que isso é importante também, mas sabe, uma são boa artistas menturantes, que né? uhum. podem dar-se esse luxo, se calhar, de lançarem Opa. um mau álbum ou um pouco. É assim, é, é, tipo, eu acho que isso até é normal, até mesmo, ou seja, há sempre álbuns que nós gostamos mais, que nós nos identificamos. E isso não tem exatamente a ver com o artista ou com a sua obra, tem a ver com a fase da vida em que nós estamos a ouvir aquela música, uh, se aquilo tem mais sentido para nós ou não, tipo, nós ligamos, tipo, eu penso em momentos Às vezes há uma música e eu Fogo ouvia Boa esta música, quando E é tipo, é uma memória uh, Ou seja, e a música é especial por isso E, ou seja é, é verdade, é verdade Ou seja, tem tudo a ver tem mais a ver com a própria, com a própria ligação da pessoa À, à obra artística Do que propriamente é A nós, que às vezes só estamos a querer fazer uma cena diferente <risos> E pronto Mas por acaso agora estou-me a sentir um bocado burro Que ela falou do primeiro nome e apontou assim para mim Como tu Tu sabes quem é, <risos> e eu não faço ideia quem é. Ah, vocês sabem, é o, é o, é o, é o, o gajo dos Dire Straits. Ah, ok, ok. Sim, sim. Vocês sabem, só não sabia sim. o nome dele. Sim. sim, sim, sim. Eu sabia que sabias. <risos> <risos> Obrigado. <risos> Há pouco mencionaste uma coisinha sobre a qual eu gostava de provocar. Disseste okay. que entrevistas era trabalho. Sentes que estás é. a trabalhar aqui? Esta é muito mais tranquila. Ah. Nas outras, às vezes sinto. Sinto que... Tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu digo. Ah, hum. aqui também tens. Sim, sim, Não, mas, ou seja... Mas, que, que ou tem seja que ter as pessoas, tipo... Que, pronto, ou seja, eu tenho fãs que vão ouvir aquilo que eu digo e eu acho que tenho que ter muito cuidado em falar sobre certos assuntos ou pelo menos estar muito bem informada sobre certos assuntos e às vezes não estou. E às vezes perguntam-me cenas e eu te fico, tipo, olha, por favor não meta essa pergunta no, na entrevista porque eu não estava preparada, não, nunca pensei sobre isso e é um bocado injusto. Eu, de repente, ter a... Alguém a comentar uma coisa que eu disse que eu nem sequer pensei e que me foi dito numa entrevista, tipo, ao telefone. E eu, tipo... é Como é assim? Eu faço música? Estava <risos> <risos> uh, a perguntar sobre isso. Uh, ou seja, há uma responsabilidade. E eu sinto muito isso e inibo-me muitas vezes de dar opiniões, porque... Opa, para já, porque assim... Eu, eu acho que, tipo, a crescer, penso... É fogo. Aquilo que eu pensava, tipo, o ano passado. Que burra mesmo. <risos> ou seja, tipo, nós vamos crescendo, vamos tendo outras opiniões, vamos tendo outras experiências e... Estamos tantas vezes enganados que, pá eu tenho dificuldade em dar opiniões sinceras sobre temas, sobre temas importantes, obviamente sobre música, podem perguntar tudo. <risos> uh... Mas não pensaste nisso na música, cá há um ah? ano atrás, tinhas uma ideia de diferente, desde agora? Não, continuo a achar que a minha opinião é incrível, pois não estou a brincar, estou <risos> a brincar, mas por acaso na música eu sou muito... Não vejo cada vez mais artistas a terem uma opinião política, suponho que seja também desses uhum. tópicos que estás a falar, uma Sim. opinião política e social mais vincada, e acho isso incrível, acho não... que são bem corajosos. E tu... e tu tens esse receio, é isso que dizes? É pá, ou seja, eu não domino. Hum. Se eu quiser falar sobre isso, eu vou ter de ir ler. Okay. Eu detesto política. É tipo, isso é a minha okay, cara. Okay. Tipo... Ou seja, obviamente, é assim, enquanto... Obviamente que é tipo o meu dever. tipo Agora, é o nosso dever de todos, não é? E mesmo... Ou seja, eu posso dar a minha opinião, mas acho, acho que é preciso ter cuidado. Acho que... Mas muitas vezes, ou seja, mas não julgo ninguém, ninguém que faça isso e acho muito corajoso pessoas que tipo, pronto, porque eu não sou, nisso não sou, acho que sou muito corajosa nas minhas canções e depois se calhar a falar sou zero, menos três, menos três de coragem. Não, tu és, eu muito, não tu és muito corajosa nas tuas canções, mas hum. é para ti própria. Pronto, mas depois toda sim. a gente vai ouvir, mas ou seja, e, e, e sou corajosa com coisas que se calhar é fácil sim, ser sim, corajoso, opiniões políticas é uma coisa difícil ser corajoso, por isso... Mas obviamente que as tenho, não é? Tipo, obviamente sim, que sou sim, muito sim. mais de esquerda, obviamente que ninguém gosta do André Ventura, obviamente, tipo... <risos> <risos> é lá há aquelas óbvias, não é? Tipo, ah, para mim há óbvias, sim. sim, sim. É. nota-se que, nota que tens uma maturidade muito, muito acima, sim. estás a perceber? Com esses discursos estás a ter agora. Que eu tenho, ou seja, tu disseste, tenho que ter cuidado ou procuro conhecer antes de falar. Coisa Quase que, se sim. calhar, se me perguntarem coisas a mim, eu digo só. E pode ser a coisa mais estúpida, mas vou dizer. Percebe? E aquilo de que falas. Ah, mas imagina, é. se me perguntares num café, também vou-te dizer, bem, barbaridades. Percebes? Sim. Tipo, Conjuga grande. com o nome. Uh, agora, uh, pronto, numa coisa em que vão mais pessoas ouvir e pessoas que gostam do meu trabalho e pessoas que, se calhar, tipo, vão tomar a minha opinião para si. Tipo, acho que é preciso ter cuidado mais nesse sentido. Ou seja, de não. Ah, se, se tenho esse, ou seja, temos de perceber que temos uma responsabilidade, ou seja, não é de repente dizer numa música bora violar mulheres, não, não é? <risos> tipo era horrível ainda bem que ninguém escreve isso e tipo se eu ouvisse essa música eu nunca, que, tipo não ia subscrever, não ia partilhar, ia denunciar não é? ou seja, a música é preciso ser corajoso na música, mas acho, acho que é preciso termos cuidado o que dizer, eu também, este exemplo foi péssimo Mas assim. não, não, porque eu acho, isso, eu acho que tu acabaste de Mas eu só disse um tipo tão ridículo que. Não, mas eu acho que isso não, não é ser é corajoso porque... dizer isso, é só estúpido, é só não, ridículo. Foi, não, o não, exemplo, é só que... foi o exemplo perfeito daquilo sim, que sim, querias dizer. Mas tu não tens nada que te importar com isso. Sim, mas, mas imagina agora, esta era aquela parte da entrevista que eles tiravam só isso e punham e a Bárbara Tinoco diz, bora tava, violar tava, não. Eu eu Estava a pensar nisso, por acaso, agora, neste momento, a fazer isso. Estava a pensar já no que veio de Era o que me acontecia. Diz-me uma coisa que eu acho engraçado, que é para mim também para nós aprendermos. Qual é a coisa mais descabida que te perguntaram? Numa entrevista, obviamente. Isto não é... Epá, eu odeio é quando perguntam se, se tenho namorado. É tipo, Fogo, isso é a coisa mais interessante sobre uma gaja que vocês têm para perguntar? Não. Tipo, sinceramente... Então, ok, ter namorado das mais estúpidas. Vocês perguntam Sim. isso aos homens, nem quer saber. É tipo, meu, tenho tanta coisa para dizer, é sobre isso que queres falar? Tipo... E nunca te perguntaram o <risos> que é que tu fazes? Ah, numa entrevista? Tipo, Mínima. acabaste de estar num concerto, olha, o barbado, barulho... o, barulho... o que é o que faz? tu fazes? Pá, por acaso, por acaso não, mas podia, eu acho que ia ficar tipo, uau, wow, pergunta filosófica, interessante, o que é que eu faço? Pois, realmente dá que pensar, e acho que eu respondo não é tipo assim. assim. Ou tipo, faço os bolos, ou que eu curto, vou fazer bolos. Se acaba, se acaba é, assim, eu sou mais de bolos, exato. Como filosófico. <risas> exato. E, e os livros que tu lês? Olha, para eu... Para dar essas respostas filosóficas. Pá, eu sou muito fã de Afonso Cruz. Sou. Eu leio boer, uh, autores portugueses e leio boa autores contemporâneos, sou sincera, quase não leio artistas, uh, escritores mortos, eu sei, é um, okay. um bocado estranho. Nem, não me perguntem porquê, mas eu gosto, gosto, de, gosto de autores novos. Pronto, Afonso Cruz, Walter Agumem, João Tordo. Exato. Uh, pronto, são assim os. Estão a vir primeiro à cabeça, apesar de. eu sim. sou muito fã do Afonso Cruz, confesso. Uh, Uh, e pronto, e a Dilia Lopes é a minha poetisa preferida. E pronto. Era, era, era aí que eu ia perguntar: Ah, ok. Poetas e poetisas Pronto, eu gosto muito do Alberto e gosto muito da Dília Lopes. Tipo, são os meus dois grandes poetas, ou seja, que eu me dediquei e que li a obra e que fiquei tipo, uau, uh, foram esses dois. Okay. Tipo, para mim. E já ali é muito mais crescida, porque aquilo também não é poesia para ninguém com <risos> pouca idade. <risos> o, que é que, o que é que. Olha, isso é interessante como te perguntei qual seria a tua identidade uh, ah. artística para alguém que não te conhecesse para alguém que não conhecesse nada de poesia okay. mas que já tivesse alguma maturidade por exemplo 18 okay. anos, okay. Que, livro é que, 18 anos in... <risos> que livro é que tu 18 tá anos hoje em dia mas que livro é que tu integrarias tipo um livro de... de poesia ou um poema que mostrasses qual seria epá, lá está tipo, por exemplo, Alberto eu acho que é tipo é preciso gostar porque ele, tem, ele é mais dark, mais metafórica e assim. A uhum. Lopes eu acho que toda a gente consegue ler e pelo menos um poema adora. Porque a Dealey Lopes é uma poetisa. Tipo, lá está, eu acho que ela é tipo ela não é, é seria uma artista de música indie mas uhum. tipo, sabes como a Billie Eilish é indie mas é pop, e yeah, é um bocado a Billie Lopes ela tem alguns poemas <risos> Ótima <comparação>. que, vocês, <risos> que vocês já ouviram sim, yeah, sim, sim, que vocês sim. já ouviram e tipo, vocês nem sabem que são dela e que é são verdade. aqueles mais comerciais, tipo um que fala de estrelas e tipo, não sei se me apaixonei pelo rapaz por ter visto as estrelas ou se gosto de estrelas pelo, por me ter apaixonado pelo rapaz é um poema assim sobre isto e, e esse toda a gente conhece e é bem comercial e depois ela tem outros livros que são Tipo, poesia, poesia. tipo E tu, Francisco, já agora. Espera aí, repara que era Alexandre O'Neill. Mas repara Ua. que, eu... sim, para entregar. Por acaso eu um... nunca li nada de Alexandre O'Neill. Ele já dias. está morto, não está? Tá, tá. Estás a ver? Eu é tipo os vivos ou não é? <risos> é o que está uh, a acontecer. O... É está mas, a acontecer é um poeta, mas é um poeta moderno. Sim, sim, sim. E o Alberto também já está morto sim, e eu dei-lhe um desconto. Pronto. <risos> nem, <risos> nem apanhei assim com ah, já não sei que. Ah, repara que a Bárbara fala de poesia da mesma maneira que nós, há uns anos, se calhar com a idade dela, mais novos, falávamos de hip hop. E isso é comercial. Tipo, não é assim. Não é que, se calhar tu conheces <risos> é, que é comercial. Estou de... a perceber, estou a perceber. Muito bom. Muito Mas tem gosto, bom. meu. Tem... Exato, tem gosto. é lindo. É lindo tem, tem gosto por isso. Pronto, não vou fazer aqui sugestões porque eu gosto muito dos mortos. A literatura pois em é geral, não, já não eu, eu, eu tenho a noção que tipo, é um erro e que se aprende muito com as coisas antigas e não sei o quê, mas eu por acaso não, não, sou bué foca... tipo gosto de boé, tenho boé prazer em descobrir o que é que está a acontecer agora, quem é que são os melhores agora. Ok. Uhum. Muito bom. Pronto, e podem ler Afonso Cruz e vão-se apaixonar e podem dizer então, que eram daqui. Um, um, um, autor, um autor que está vivo e okay. muito ativo, que é o Afonso uh, Reis Cabral. Ah, eu acho que sei quem é, mas Sabes? nunca li nada dele. Mas. Se calhar não vais gostar, Para é, que ele encarna, ele é familiar de um, de um morto, de um grande não, mas escritor já está português. Depois vais fazer o teu? Vais fazer Vou fazer o, teu o meu trabalho de casa? Sim. Okay. E falamos daqui a 20 anos, quando voltarmos a 20 anos, exato, voltamos a cruzar e eu falo sobre 20 anos, mas espero que seja mais breve. Queres perguntar mais alguma coisa? Cara? Não, não, não, não, não. Não, mais nenhuma curiosidade. Não, não, não, não. Então, <risos> ah, sobre livros? <risos> pá, não... <risos> Qual é tipo o teu livro de mesinha cabeceira? Essa punta fazem que eu já vi. A fase Sério? é o Ronaldo também. Tu? Qual é que é? Olha que mentira, o último que estou a ler, não é? Se estiver a ler um, estou a ler esse. Se Resposta for um de uma outra, verdadeira a a leitura. leitura. É verdade, é verdade. É verdade. É é verdade. uma verdadeira leitura. Ah, não, eu tenho sempre. Não, claro que não. não sempre, tu tens algum é, livro assim no de nozinha de cabeceira? Não, é não eu tenho eu tenho 30. Pai. Que é, para, que é para pousar os <risos> copos para não sujar, né? Mas, <risos> não é? É para pousar os copos. Exatamente, exatamente. Se tiveres mais, é o que eles acabam de fazer. Olha, assim, já que estamos aqui nesta. Tu lês um livro todo de seguida. Okay. Ou estás a ler vários ao mesmo tempo? Imagina, é possível ler um de seguida e um ao mesmo tempo, mas o, o ao mesmo tempo tem de ser poesia, okay. que é que tipo, vais lendo. Okay. Okay. Em okay. vez okay. de ser tão... De resto, não. Vá dois livros ao mesmo tempo e ser é sociopatas mesmo. <risos> olha o Chico, olha o Chico, olha o <risos> Chico, 37. <risos> uma lá. Acabaste de diagnosticar um distúrbio Um distúrbio, é verdade. Não, mas também não é uma coisa muito produtiva, confesso. Mas isso olha, será eu eu tipo eu leio super pouco. E depois há uma cena que ainda por cima, imagina, ler um livro, para mim eu chego ao fim e eu sinto-me um bocado deprimida. Tenho assim um bocadinho uma. Tipo, ok, de... não sei explicar, não sentes isso? Tipo, acabas um livro e não ficas meio triste. Porque não vais vivenciar aquilo outra vez. Tipo, ac... Acabou, tipo. Acho que sim. Te sentes um. Eu, eu também não sou de reler, mas reler como revejo filmes, que é mais Opa. fácil do que. Do que yeah, um reler um livro nunca foi. Tipo, mas imagina. Agora fazer isso com dois de seguida, pumba, pumba, não. <risos> mas, tipo, tu consegues ver duas ou três séries seguidas. Ah, pá, não, eu não sou muito disso. Ou a seja, consigo ver uma que eu já vi mil vezes e ouço para dormir. E a, a outra, tipo, eu estou mesmo a ver fiel seguidora da série. Não, até okay. acabar. Ai, mas sim, mas imagina, tu és daquelas pessoas que espera que saia tipo 4 anos de série e vês tudo seguido? Ou vais vendo? Não, vou vendo. Que... Mas neste momento já acabaram todas aquelas que eu ia ir vendo, menos a Anatomia de Grey Mas eu posso assumir que vem ah, Yeah, yeah, mas tipo, ainda estão ainda a fazer coisas? Ainda estão a fazer Sim, coisas! E tipo, eu sou a maior <risos> tipo, seguidora deles portugueses, sou eu! Tipo. <risos> e com mais séries além da Anatomia do Grey? É que é, ativam o espírito. Essa podia ser quase um guilty pleasure, mas não é porque eu sou muito fã. Uh, opa, sei lá, eu gosto de Bad Friends, How I Met Your Mother. São as minhas séries para dormir. Tipo, são... é? Estamos... Aquelas já viste tantas vezes. Qual é a tipo, melhor a personagem do tipo Marshall Barden. Ou Robin? Okay. Não, até deu pior, meu. Até deu pior. Eu acho. É. Deixa, estás já a sim, opinião? Sim. Pô, sei lá, não sei, por acaso, não sei. Para mim é o Marshall. Para mim é o Marshall. Claro que quando eu não era puto estúpido, achava que era o Barney. Sim. Mas o, é o Barney Marshall. é tipo um personagem cómico. Eu acho que aquela é. pessoa não existe. Ou pelo menos eu espero que não. O <risos> Mas Mar pois. o Marshall eu acho que existe. Eu já conheci o Marshall, percebes? Tipo, um, ou seja... Sim, o Marshall existe, claro. Mas... Ser humano maravilhoso. <risos> não estou a comparar minimamente. Tu és um mais monte. Ted. <risos> o pior personagem, tu és mais oh, Ted. Acho eu na minha e, mas, é, é pior mas eu não acho que o Ted é um mau personagem. Não é uma mau personagem, mas é uma enfadonha. Ah, tipo, é chato. Acho. Coitadinho, eu acho que ele é o mais real. Eu, tipo, o mais umas relações mais reais. Coitadinho, ele é tipo, foi que estou à procura do amor, mas estou sempre a ser desiludido. Porque ele tipo... também desilude. Claro. Eu, ele eu também... sou assim. Isto deixa de já tornou-se pessoal. É verdade. <risos> Calma, Ted. <risos> Vai com calma, Ted. Não, mas é, ele, é, ele desiluda imenso também, não é? pois é aquela personagem que desilude, mas é sempre a vítima. Eu acho que ele... Eu não acho que ele é a vítima. Eu acho, tipo, por acaso que ele é real. Porque é tipo, pronto, as pessoas são mais ou menos assim, não é? Tomam decisões estúpidas, gostam muito, gostam pouco, gostam mais ou menos. Agora estou numa fase que está estar solteira e livre. Agora estou numa fase que quero estar super é comprometido de casar e ter filhos já para ontem. Mas com uma pessoa que eu conheci há três minutos atrás... Pá, mas ele é tipo um romântico incurável, é tipo... Não sou tão Ted assim. Não Mas sou um Ted. Mas sou um Ted. Exato. Tens traços. Uh. Mas pronto, mas yeah, pronto, o Ted também é o mais... É o que gosta mais de coisas de intelectuais, tipo... E que te, e que te obriga. Sim, ou seja, os outros do grupo são todos divertidos, ele quer falar sobre tipo um poema de Alexandre O'Neill e ninguém o deixa, percebe? <risos> ninguém fica toda a gente escreve oh, Mas toda a gente gosta do Ted. Mas toda a gente Mas gosta Mas ao mesmo TED. tempo? Pá, toda a gente gosta do Ted menos quando ele fala de poesia. De... Numa altura em que queremos não falar de poesia. Que roast. a <risos> <risos> <risos> brincar? Para quem estiver a ouvir isto, ah, veja o YouTube a minha cara, que eu acabei de perder a alma. <risos> Já liguei para, para a Ai. <risos> Pronto, mas Francisco, se algum dia precisares, a gente organiza uma tortulha para tu poderes expressar toda a tua... Um grupo de apoio. Um grupo de apoio. Ah, <risos> para tu poderes falar sobre poesia dizer, à vontade. Tu, tu, tu ajudas este marmanjo a espetar a faca Sim. e depois ofereces ajuda. Mas se quiseres, ajuda. Podemos ir ao Castro, queres falar sobre os problemas do Castro? <risos> <Não>. <risos> Tens tempo? <risos> Eu acho que não há tempo, eu acho que não há tempo suficiente Não, Castro eu acho, que, não há Pai, eu acho que há sempre tempo para falar sobre os problemas do Castro eu Acho que não, eu acho que não temos fita não Temos fita temos Até está, algum problema nele, nesta conversa? Não, não. não por acaso, ainda não... É, tipo, não me conhecia assim muito bem Ele também não me deu muito, percebes? Ficou com não. medo, percebeu que eu... <risos> não, estou não, muito reservado hoje Estou muito reservado hoje, exato Mas, mas Francisco, tu conheces há mais tempo ah, mas eu vou enviesar a tua opinião. É? Eu, não vou, eu não vou estar aqui a insultar o meu companheiro de vida, não é? Companheiro de vida? Sim, sim companheiro... Não. <risos> sim e não. Eu tenho okay, um sim. enorme e genuíno afeto por este homem e ele por mim. Ok. Mas não nos envolvemos sexualmente. Ok. Pronto. Okay. Sóbrios. Te lembras sim. daquela vez? Ah, 1 de janeiro de 2018. Oh. Ok. Mas vivem juntos? Não, não. Oh, não conseguia. É um defeito que ele tem. Mas a ver afinal <risos> tem problemas. Temos ritmos e estilos de vida muito diferentes. Porque eu sou esse nerd. Ele é mais. destrutivo. Não, não sou, não sou. Mas okay. pronto. Mas olha, então vamos falar sobre os problemas de álcool, né? eu não é? Quero... <risos> Como assim? Como assim? Não, não, não, não, não, não, não. Ele não, não tem problemas. Não. Como assim? Mas é <risos> Pô, uma pessoa muito engraçada. Sou <risos> é? É uma pessoa muito engraçada? Não, sim, é. sou. assim? <risos> <risos> Logo assim, pá pá. Bárbara, olha, <risos> se, um dia, se um dia a criatividade se esvair, okay. eu sugiro Faz psicoterapia. Assim. É? Ok. Acho que sim. Obrigada, pronto. Aliás... Não, so, okay. olha, não sei, não estou posso, a saber. Posso explorar, muito forte, Viraste completamente isto. Mas eu, eu, eu, eu, eu ia dizer que estava sem energia. Estavas? Tô. Estou a falar comigo assim tão mal? Mas se quiseres atacar o Castro, eu deixo-me para trás. Não, pronto, é só isso. Ele tem um problema com algo não é? Mas é resolvível. Mas nota-se. Mas, como, é, como é que chegaste a essa conclusão? Estavas a destilar um bocadinho demais hoje. Foda. Não sei. Mas pronto, é assim. És feliz? Não. que no outro dia eu perguntei a alguém: tipo, porcentagens de felicidade que tu tens? Hum. Tipo, imagina. Eu sinto-me neste momento tipo, pá, 70% feliz, 30% feliz. 70% feliz? E há, quanto é que vocês se sentem? Muito menos. Daí as nossas diferenças. É? É. É. Sério, quanto é que vocês davam? A porcentagem. Eu, eu agora de felicidade. Posso, posso falar abertamente contigo. Okay. ok. Acho que uma pessoa que. Eu fui recentemente diagnosticado com depressão crónica. Ok, então estás e nos 20%. Dic... Não, mas não? agora estou medicado, tanto eu sinto-me bem. Não, mas vou te dizer Agora me tens de me abraçar, falar, porque esquece-me tipo... os índios. Eu falo, não, não tenhas problema com isso eu agora estou bem, mas se queres, okay. vou abrir-me assim, já que estamos na que consulta estamos... Okay. e agora estou muito bem, porque estou medicado e okay. aconselho qualquer pessoa que se sinta okay. negativamente durante muito tempo a procurar ajuda profissional comigo está a resultar muitíssimo bem mas durante muito tempo eu senti-me mal sobre o índice de felicidade do João não posso ele é uma pessoa muito alegre mas não sei se é 70% de felicidade não. é picos você não, eu não consigo estar tipo estável, tu és, tipo, estás a estável, isso não existe na minha então, vida. Eu, senti, eu acho que é 70%, por isso é que não estou a pôr 80%, que tem aqueles 10% de margem. <risos> f... <risos> margem de erro. Margem de é, erro 10 de 10%. De <risos> isto, isto é uma boa montra final. Não, pá, foi, acho que 70... Pai, então, um... mas agora se estás melhor já consegues dizer um índice de felicidade bom. Não, Porque está drogado. Mas... <risos> drogado. Não, não, não. E drogado tu sabe melhor. Claro, também eu. A e voltamos aos problemas do cara também é verdade voltámos aos problemas do Castro. pois, pois é isto, pois. estamos aqui a lavar roupa suja <risos> uh, na verdade eu, eu, eu estou normal eu estou como um ser humano de via tarde bioquimicamente, a questão é essa eu é sinto-me normal agora bioquimico. e eu que estava é. é verdade tenho os meus circuitos hormonais a funcionar como deve ser era e nunca 15. tiveste e ah, foi uma coisa que descobriste em que Não, foi uma coisa que fui perdendo. Uma coisa que tu podes ir perdendo. Se ah, entrares okay. num estado depressivo, entrei num estado depressivo há muito tempo e fui deixando arrastar. E tinha momentos em que não tinha noção disso. E percebes? quando é que decidiste ir procurar ajuda? Olha, foi, foi sempre uh, quando achava que tinha um problema, mas o problema que eu tinha, diagnostica, tinha diagnosticado em mim era errado. Sabes? Quando eu okay. tomei uma série de decisões na minha vida, e achei, o meu problema é este, este. eu consigo ultrapassar desta maneira. Mas uma certa altura, não, estou desesperado. Mas tenho este problema, sou nerd, fui, fui ler artigos de psicologia, psiquiatria, uhum. o meu problema é este. Ah, não fui não ao é profissional este. de saúde, não, o problema não é este. Depois, a mesma coisa, por exemplo, eu que me levou a ser diagnosticado com depressão, eu achava que tinha déficit de atenção, que não me conseguia concentrar, nomeadamente, nas tarefas em que precisava. Ok. E fui e, e tive sorte de encontrar um ótimo profissional de saúde que rapidamente me diagnosticou com aquilo que estava a provocar essa falta de concentração. Não caiu na minha ladinha. Mas eu nerd. gostei muito de uma coisa que disseste, como nerd, fui pesquisar. E Pff, eu, como sou sempre... normal e a neta, meti os sintomas, estava morto amanhã. meteu a os sintomas todos. O Google Médico. Não, diz que muita gente que pesquisa. <risos> no Google <risos> encontras imenso isso. O Google ah, Médico, bro, é o um melhor. Eu vou, eu vou ao Google Scholar. Não, eu uso o Google Scholar. Pô, já é boa eu também sou boa esta pessoa, porque tipo, sinto uma coisa e é logo tipo Google, ok, não, mas não, eu não. Nunca, nunca me dá para morrer, portanto estás a ver é o site mal. Não, tu não és boa esta pessoa, pois, mas tu porque é tens esta pessoa, pessoa, pessoa és Exato. é uma cidade positiva. Estás a ver, é. ah, não, não, não. Qual é a tua nota no teste? <risos> a nota no teste. <risos> no teste. Que teste? Deste da felicidade, ah, não tenho, eu não tenho assim, não sou uma pessoa muito feliz, mas também não sou uma pessoa triste. Sou uma pessoa me tapa metade Se tivesse de dar uma porcentagem, ou seja, tens de pôr em porcentagem, sou, e não te esqueças da margem de. nada. Sendo sendo 50% normal, né 50% feliz, 50% Não, tu tens que 150%, tipo, tu nem estás triste, nem estás feliz, estás tipo no meio, né? Estás tipo no meio. Sim, sou, então, sou muita pata, até eu. 50%. Sim. Eu não tenho, eu não, eu, não, não tenho tipo picos de da pamina, é nada dessas coisas. Quando as, quando as, coisas vão acontecendo bem, seja tipo no meu trabalho é. profissional, seja o que for, nunca, nunca sinto muito Ou isso. Ou seja, nunca estás, se estás feliz, estás só feliz, não estás muito feliz, estás não... irritado, não estás assim tão irritado, estás só estou só estás só se se acontece, também. Se estiveres triste, estás mesmo bué, estás só normal, não estás super triste. Não, eu sou tipo, sim, sim. eu sou o contrário. Sim, mas nós já falamos aqui tudo YouTube, que é tipo, é, é, acho que há é muita gente que funciona assim. Que é tipo, mete uma máscara, né é? Não é uma máscara, mas tipo, nem sente muita coisa positiva e nem vai sentir muita coisa negativa. Vai só, e vai vendo. E tipo, isso és tu, Castro? É, acho que sou eu muita gente, assim. Ok. Então, 50%. Ah, tá -se e, bem. E gostavas de melhorar o teu índice de felicidade, ou estás bem assim? Pá, é complicado, porque quando eu estou muito feliz, <risos> ou quando eu estou a ter um pico de felicidade, hum, não sou produtivo. Não? Não. Ok. Por isso, acho que estou bem assim como estou, okay. no sentido em que tu consigo gerir as duas coisas fixe. Ok. Quanto é que ia é a consulta? Já É <risos> <risos> eu que eu esqueci-me da carteira em casa agora a falar assim. <risos> isto é verídico. <brilho. risos> Sinto ser... mesmo, só falta o tipo deitar-me, puxar isto para trás. Não, a Bárbara veio trabalhar, mas está a pensar numa mudança de carreira. Exato. Uh... Pronto, não sei. Pronto, é uma pergunta que eu me faço. É tipo em todas as coisas. Ok, a fazer isto. Quais são os meus índices de felicidade a fazer isto? E a felicidade não é sempre sentir-te -se feliz, mas tipo, estás bem. Tipo, estás bem, não. Estás tranquilo. Isso também é tipo. Isso é uma fo... Eu acho que isso é uh, the ultimate form of happiness. De onde, de onde é que vem essa tua sabedoria? Digo isto sem qualquer desprimor. De onde é que vem essa tua a sabedoria? A minha sabedoria dos índices de felicidade? É, tipo, essa, essa, a, maneira, a maneira como tu sabes viver a vida, sabes gerir o teu bem-estar. Que tens ah, bem, uma margem eu de erro tipo, de 70 que... para 80%. Eu acho tipo que eu penso muito. tipo Ou seja, acho tipo, se calhar se calhar todos os artistas são um bocadinho assim, eu se calhar sou um bocadinho assim, sou egoísta, penso bem, é, tipo, o que é que eu gosto, o que é que eu penso, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a sentir isto? Uh, o que é que eu posso fazer para mudar isto? tipo Sou boa, é muito consciente de mim própria. Uhum. Mas, mas pronto. Ou seja, isso não é bem sabedoria, é só ser. Centrada em mim própria, que é um defeito, <risos> não parece assim tão autocentrada. Mas pronto, ou seja, depois, Porque, ou seja quanto é que os outros, o bem-estar alheio daqu daqueles que estão perto de ti, influi no teu, mesmo sendo assim autocentrado? Opa, claro que influi, As não é? Tipo... Claro, sim, sim. Isso, sim, isso mexe com os nossos índices de felicidade e, isso a, sociedade, já... e a sociedade em geral afeta, por exemplo. Sabes que há um Sim. problema de mendicidade muito grande na tua zona. Sim, assim, eu não, eu, eu, é como eu costumo dizer, não tenho autorização para ver notícias tristes, não. nem... Ou seja, tipo... Sou, tipo, sou aquela pessoa que tipo, vai para a cama e chora porque está a acontecer isto do outro lado do mundo e não vale a pena, e porque eu não tenho culpa disso de, de e nem vou mudar nada, e não é? desenvolve desenvolveste e... mecanismos de proteção. É, não vejo as notícias tristes. <coughs> não vejo notícias tristes, nem vejo, nem vejo videozinhos tristes, nem é, gosto então que me contem Então a, a, a pergunta a tem triste. que ser reforçada. Como hum. é que tu tens essa sabedoria? Como é que então, tenho a realidade. Já sabes como proteger. Não podes ignorar que há problemas no mundo e ainda bem que há pessoas a falar sobre isso e todas essas coisas, mas eu protejo-me mais de tipo, de quando não sinto que estou preparada para receber essa informação, ok. Uhum. Quando eu estiver pronta, quando eu dizer, ok, agora quero ver mesmo as notícias sobre a Palestina, vou ver. Sim. Uh, mas até estar preparada, não começa a ver imagens de guerra, que se não é tipo, pronto, vou chorar para a cama, o mundo é um sítio horrível, a minha esperança no mundo morreu. E se for <risos> alguém de podes podes ajudar oh, isso claro ainda bem podiam ser todos os problemas do mundo podiam ser assim alguns que eu pudesse todos os que eu podia ajudar era mais era, mais, era assim. não, sei isso não mais foi disse. de uma pessoa individualista oh, claro oh, mas sim a... mas imagina mas estás <risos> a fazer mas a ela estás ela tá a explicar bem Francisco <risos> sim, mas tu tipo... não achas tipo a inocência a inocência tipo é felicidade Dizer, tipo, ou seja, uma criança é super feliz porque é inocente. Não sabe o que é que está passando. Eu ao acho novo. totalmente isso. Eu acho que as pessoas inocentes são bem felizes. É. Ou seja, eu concordo. Isso é uma, é uma cena pessoana, não é? Agora, tipo, eu morri aqui de, se ter, de se mal. É, eu gosto muito dessa teoria. Pá, não é uma teoria. É tipo, um, pronto, é um poema que falo sobre isso. Uh, mas gosto, gosto muito dessa teoria. Acho que, é, acho que é um bocado verdade. Acho que... Por algum motivo dizem, ignorância é uma benção e eu há coisas que tipo, yeah, é isso, eu gosto desse ditado e às vezes aplico, quando tipo, ok, tipo, prefiro não ler sem MTV, tipo, ver aquilo é só tortura para quem, não é? Não. mas valia acabarem com aquele jornal, é que aquilo não é nada, é só sensionalista. Certo. Que lição, João Paulo. Sim, não, estou a gostar muito, estou a gostar muito. Pronto. Eu vim aqui falar sobre música, acabei a falar sobre índícios de felicidade. <risos> Sabes que, imagina quando tu vieste quanto, quanto, <risos> <risos> o objetivo era falar de música obviamente e falar da tua carreira mas tipo é, normalmente nós dificilmente ficamos só pela olha em música falamos sobre, sobre música só tipo, as conversas levam outras coisas e está um miúdo a correr não, então não sei se estás a ouvir é assim, so, né? aquela criança está bué feliz está bué feliz está tipo índice de felicidade 80% não está tipo mesmo 97% 97% mas tu vês eu, tipo, eu no outro dia vi duas crianças a chegar a casa bué felizes eu tipo <risos> Mas tu feliz quando quando eras... é que eu perdi isto? Percebes? Pois tu ficavas feliz quando eras criança de te darem tipo congelado. Um e yeah, eu queria ser essa pessoa, percebes? É. Eu queria tipo, não, eu sou meio rabugenta, já não, já não chega a tudo. Mesmo assim sou 70% feliz. Nem percebes? se for um magro sanduíche. Também não, percebes? Tinha de ser tipo, lá está, tinha de ser um. um como é que é aquele gelado de chocolate e morango e branco? Oh. Perna de pau? É, yeah, tinha de ser um perna de pau. Ah, oh, ok. Mas, mas... É mesmo um retorno à infância, eu estou mesmo pessoando, né? eu hoje, para quem não leu muito... Uh... Yeah. Qual era a cena quando eras mais, mais novinha, que te deixava assim mais, mais contente? E, e já agora, o que é a cena agora que te deixa mais contente também. Mais contente? Em pequena? Em pequena. Sei lá, tipo bonecos? Brincar com bonecos. Sunas? Ah, bonecos! Eu percebi tipo bonecos! <risos> <risos> <risos> isso não quer deixar ninguém de <risos> feliz, <risos> pô! Eu percebi isso, não sei porquê, mas bonecos, ok, bonecos. E agora? agora, epá, tudo o que tem a ver com realização profissional é a coisa que me faz mais feliz, tipo canções que eu, que eu fiz uma canção incrível, tenho um projeto novo que estou super empenhada a trabalhar tipo tudo o que tem a ver com a minha carreira é tipo a cena que me deixa mais feliz que pronto, vai ser horrível para a minha vida pessoal mas pronto, é assim, toda a gente gosta de canções tristes, não é? <risos> mas, mas sim, tipo, acho que profissionalmente é o que me faz mais feliz Sentes que vives um momento? Ou seja Okay. Importa-te mais o que estás a, a viver agora e, e a curto prazo, se calhar, do que aquilo que vais estar a viver daqui a 50 anos? Opa, sou muito no presente, mas também sou tipo, é tipo, o uh, que é que eu quero fazer para o ano? Tipo, uhum. ou seja, começo já, mas tipo, já estou a preparar aquilo que eu, vou, que eu quero fazer daqui a uns tempos, ou... Estou sempre a pensar na próxima coisa. Eu sou tipo António Variações, só estou bem onde não estou. Uhum. <risos> yeah. Estás sempre desconfortável. De uh, quero, sempre, quero sempre fazer outra coisa. Tipo, acabei, assim que acabei o EP, comecei logo, ok, o que é que eu quero fazer a seguir? Next, thank you. Next, pronto, sou eu. <risos> <risos> e já te sentiste assim, desculpa, deixa Faz referência a é isto? O quê? Ariana Grande. Claro. Olha como o boy sabe de pop. Menina yeah. do pop. Faz referência à Ariana Grande, sim. <risos> <risos> Mas diz-me. Qual é que foi, qual é que foi assim, o melhor momento da tua tenra carreira de, de artista? Melhor momento? Que tu esqueces, assim, em, em que tu ficaste mesmo tipo é isto. Fiquei, estou realizada, estou super realizada. Tipo. Ou, ou fazeres um, um, um featuring com alguém que tu admires imenso? Ok. Opa, acho que foram assim dois. Tipo, o concerto do casino da apresentação do meu EP foi tipo... Ah, tipo, eu senti muito, ok, isto é fazer música tipo, isto não tem a ver com egos não tem a ver com negócio, não tem a ver com nada isto que se passou neste palco é música com os erros todos que houve e com todas as coisas que haveriam para melhorar, tipo, isto é música e isso foi uma sensação tipo, foi uma coisa que eu trabalhei imenso, que tinha na minha cabeça que fui falando com todas as pessoas tipo, os meus amigos já não podiam ouvir e, e quando aquele dia chegou tipo, eu senti que consegui fazer aquilo que eu queria e que que foi melhor do que eu queria, ou seja, eu não fiquei com aquela cena de fiquei a, a meio gás não, foi tipo, uau, não. muito bem bárbara, do caralho <risos> <risos> <risos> Vai, porque juntámos muitos artistas grandes tipo, diferentes, tipo não é, não é assim tão fácil, eu acho que por tipo, pronto, porque por todos os motivos, por, por conceitos musicais por uh, vários motivos que poderiam ter conflito neste projeto e ninguém tipo, ninguém foi sequer difícil vamos ver, tipo, foi tudo muito foi tipo, as pessoas foram fáceis e e quiseram fazer parte de um projeto que tipo, não era deles e, e deram como se fosse deles, e isso foi muito fixe. Ou seja, para mim aprendi muito a fazer esse projeto. vai pronto, e confesso que ganhar o Prémio Revelação dos Prémios Play. Opa, que é tipo, são os prémios novos, aquilo não serve de nada, nem, nem significa nada, é verdade. Tipo, os prémios nunca significam nada. Os prémios são só prémios, são super subjetivos, significam têm a importância que têm, mas eu nunca ganho nada, percebem? Tipo, eu ganho cenas de participação. Pronto. Sabe, uh, uma vitória, dizer, yeah. né? corta matas em e eu senti, uau, tipo, mãe, pai, estão a ver? Tenho uma medalha. <risos> yeah. Que não é de participação! <risos> <risos> <risos> foi tipo, opa, foi tipo, ok, porque também estava uh, bom, pronto, vai ganhar outra pessoa que eu achei mesmo que ia ganhar e que tipo, merecia super ganhar e tipo, pensei, pá, pronto, olha, mais uma vez, lá vai a Bárbara, segundo lugar, sou sempre muito boa. Por acaso, havia uma, uma das coisas que eu mais gostei, que se, que se fez cá, que acho que nem se fez, tipo oficial. Acho, acho que não. Que era um programa que era duetos Improváveis. Não sei se te lembras disso. Que era tipo. O, o, um... Eu não me lembro disso, mas. Como é aquele, aquele a velhinho. Bell. Aquele ah. velhinho. O, o, uh, que, tinha, que tinha uma, uma quinta. Que. <risos> yeah, tá como se é que eles. Tá é, é aquele música, meu o tio, a avó, a avó cantigas? cantigas tipo a avó cantigas com o Fernando com, com Madureira um... dos Mundo por exemplo e ah, havia, sim, havia sim, mais sim, a mãe da e mais alguém sim, mas, assim, antigas, sim, é mas sim. Era, tipo, juntavam pessoas okay. de... Sim. de dois mundos completamente diferentes na música e juntavam-os para criar uma, uma música okay. eu achei isso por acaso muito engraçado tu nunca, tipo agora uma pergunta mais não te imaginas a fazer uma música com alguém que não tem nada a ver com o teu, com o teu meio imagino super, eu sou super aberta a trabalhar com toda a gente e a aprender com toda a gente, mesmo estilos que eu não me identifico, ou tipo, pronto, que não percebo. E não há assim tantos, na verdade, tipo... Posso tipo, propor? Podes. Bárbara Tinoco e Travis Scott. Pá, por acaso esse rapaz mete-me um bocado mesmo medo. <risos> tipo, esse em particular. <risos> não é? Tipo, o gajo é um bocado... Eu aceito, claro, bom. Mas, tipo, não sei se pois queria é estar que é que numa é sala é com assim, ele sozinha. Bárbara Tinoco Mas acho, acho que ele é muito fofo. É é, é fofinha é uma pessoa muito fofa okay, acho que então, é mais, então, mais até real é, até. os rappers rap ah, metem-me sempre boé-medo eles são boé-agressivos nas letras não sei o que eu meto, tenho sempre medo deles agressivos são bué, não, são boé não, olha o Mac Miller falaste o Thank You Next eu não, tá por acaso boca... não, não conheço muito o trabalho deles sabes que o Thank You Next tem dedicatória para o Mac Miller. Sim, sim, ela fez canções era um com um ele. O um homem as canções muito de... Mac Miller não era nada agressiva até. Muito... até um... Escrevia okay. super bem. Acho que ias gostar por acaso, tendo em conta... O meu sim. gosto musical. Sim. sim, sim. Não, sim, é uma coisa que por acaso gostava de explorar. Só que lá está, quando eu descobri quem ele era, ele já tinha morrido. Então, está a brincar? <risos> já não pode. <risos> já não Esta piada foi super dark humor. desculpem de Ele era boé novo. Estás num local para isso, e obviamente que das três pessoas que aqui estão têm muita pena pela morte precoce do Mac Miller. Claro, aqui, toda a gente tem, sim e foi... Ah, tá pronto, eu, eu não me lembro muito bem disso porque acho que não, não sei que idade sim. que eu tinha mas não, não havia essa música aqui, não tava, Já foi para há dois anos Foi há dois anos? Nem é. há tanto. É. Mais? Eu acho que foi há mais, não, é Acho que foi em 2019 eu Acho que foi para há dois anos. Lá lançou tipo a Good News Exato, que é. Tipo, que é, news, yeah, é, que é mas pronto, não interessa ah, é. Passando é, pronto. Pronto. Que grande sessão Okay, Divertiram-se? Vou... Foi tão bom para mim como foi com para vocês. <risos> sim, sim. Uhum. vou encarnar uma personagem saída de um romance do Essa, por exemplo, okay. e dizer que foi um momento encantador. É como Uau! eu vou desativar esta conversa. Encantador, agradeço okay. muito por eu estares... essa palavra. Agradeço-te muito por teres uh, estado à conversa connosco durante este Muito obrigada pelo convite. por convite tá? Obrigado, João. O Castro traz é menos palavras, não é? Por acaso o Castro é mais ação. Por acaso. Por acaso <risos> ao contrário, até são mais palavras. Aqui, tipo, entre nós os dois. Normalmente falo mais que tu. Sim, sim, sim. Que fofinhos. É que momento bonito. É que momento bonito. <risos> Porra. Uh... Conhece o Android? Não. Outcast. Mas é? desculpa. Eeeeeeee! Yeah, yeah, yeah. Isso sim! Pronto, essa é música de... desculpa, mas é, é talvez a pior música deles, na minha opinião. Uh, diz. Esqueci-me da palavra. Oito. Orquestra. Orquestra. Orquestra. Um, mas é uma música excelente. é 9 em 10 na é mesma. Por causa que é incrível. Porque esta é sonho. James Blake, gostas de James Blake? Não é muito. É é este já não a está no chão, mais ouvido a... o Spotify. Bill a... Yadis. Billy Yadis <risos> gosta. Uh, de verdade, ah, é até, a meio da entrevista até falaste de, de evolução, e daqui, uns, daqui a um ano eu já não penso nada e fez-me lembrar daquelas entrevistas da Billie Eilish para a venda Estás a ver? Ah, são assim, incríveis essas entrevistas, uh, yeah. uh, uh, e aí nota uh, uh, nota-se foi, uh, uh, nota foi, de um ano para o outro, tu... Bárbara, choro. Ah? Okay. Eu sou péssimo com palavras, mas, mas, um, mas um trabalho assim. é palavras. Não é engraçado? O okay. que é que tu fazes? Não, estou a brincar. <risos> Agora perguntava-te isso. Eu sei perfeitamente o que é que tu fazes. Estou a brincar, estava a conversar com aquela coisa. Agora vou aparecer o é culto, és ilustrador, um ilustrador que tipo, faz tipo, como é que eu vou-te explicar? É tipo... é tipo, ou seja, é wolves não, é não é bols, não é bols, é, é tipo... De nata, né? Cenas tipo, é, é, é, eu, eu chamo-te meio revolucionário. Percebes? Vai escrevendo frases com umas ilustrações fortes. tá Está bem explícito? É isso que eu vou pôr na minha vida. Revolucionário com... com ilustrações Estas fortes. fortes. Segues o Castro no Instagram? A partir de seguir que sair daqui. <risos> eu gostei disso, eu gostei disso. Se calhar o Castro não, mas o Nuance pode seguir. O Castro é uma questão muito subjetiva. Muito subjetiva. Muito subjetiva. Ok, pronto. Vai, Vai começar o Francisco, depois é o Castro a sua Mas a isto não tem que rimar, pois não. Não. É só uma frase. Sim. Então não é um verso. um verso é uma frase. Ah, um verso é uma frase. Desculpem. Desculpem, meninos. Estás a ver? <risos> Tendi ler Alexandre O'Neill para perceber estas dicas. Olha, li Mário Sacarneiro. Conta. Conta. Está morto. <risos> <pode> Confirmo, <risos> Baby, vai com calma. Por exemplo, Ana Maihoa, vieste a fazer uma cena com a Ana Maihoa? Com oh, o Tótil, claro. Claro, fui lá na praxeaste logo a palavra Tótil. Quem dera, ter estou para tomar esta fera. <risos> <risos> <risos> Sou fã, é um ícone. Na nossa casa somos todos muito fãs, é verdade. Da Ana Maihoa? Moram duas pessoas. <risos> e são dos dois fãs da Ana Maihoa. Lembra-me só do teu nome, desculpa. Castro, Francisco Castro. Castro. Castro. Não é o um nome próprio, percebes? Não é. <risos> Francisco e Castro, ok. Francisco e Mas Castro eu não reajo, okay. João. Só se tiver com o Paulo a seguir, que é a minha mãe que me está a chamar. Yeah, percebes? João, Paulo! <risos> é exatamente, só assim que eu reajo. <risos> Lu Luís, Luís, Luís Bernardo. Bernardo. Já está? Luís, Luís Bernardo? Bernardo. Já a gravar? Ei, não. <risos> Luís Bernardo, <risos> <risos> está tudo bem, <risos> ninguém. <risos> não Roast. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Há ah, muito pior. Há muito pior do que do o Luís Bernardo. Unidos. Há muito pior do Luís Bernardo. Mas tipo separados. Luís Bernardo, estamos a gravar? Luís Bernardo... Vou, vou dar uma Exato. palma, com verdade, Também é verdade. Sim. também. É... vocês quiserem falar, deem um toque ao Bessa, vão ali e digam. É. Na boa mesmo. É. Não se, não. se quiserem, se quiserem. O Tiago é melhor não. Espera aí, vou tirar isto que reflete. O Tiago é melhor não falar. Coitadinha do meu Tiago. Eu que era demasiado favorável. Exato. Nós não queremos esse tipo de... Ok, pronto. Agora espero não desiludir.